Então, comecei a transmissão, enfim, queria agradecer a presença de todas e todos aqui no GT não sei se vocês me ouvem bem. É, boa tarde, a quem está nos assistindo também, que acompanhar o, o nosso grupo de trabalho. Então, já queria iniciar os trabalhos, né, nesse, nesse primeiro congresso de conflitos socioambientais, a questão socioambiental nos 200 anos de Brasil. É... Aqui temos quase completo o nosso GT de apresentação. É, queria também já explanar para todos e todas que estão acompanhando, que foi definido 10 minutos de apresentação no máximo para cada, para cada trabalho. Vamos fazer bloco de três trabalhos. Aí a gente abre para discussão, interação aqui do grupo também, sugestão né, de, de, de mudanças, acho que é para isso que, que, que viemos apresentar o trabalho hoje. E é, dividimos, então, é, para a apresentação, aqueles trabalhos que têm uma maior comunicação entre si, para a gente aproveitar a discussão é, inteira de cada trabalho, né? E não, não quebrar muito a linha de apresentação de cada um. Então, novamente, queria agradecer, também queria agradecer a oportunidade de estar moderando aqui o grupo de trabalho, o convite né, do, dos organizadores para estar aqui junto com vocês hoje. É, bom, já então queria passar a palavra para o nosso, nosso primeiro é, trabalho a ser apresentado é, Antropofagia da América Invertida, a busca pelo decolonialismo do Alessandro Martins Prado Então já passo a palavra então para o Alessandro para apresentar o trabalho dele Seja bem-vindo, Alessandro Oi, Boa tarde é, muito obrigado. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos e parabenizar pelo evento. É, eu sou professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, só que da unidade de Paranaíba, então estou mais próximo aqui do estado de São Paulo, um pouco distante do, do oeste do Paraná e de Dourado. Né? Ah, eu venho pesquisando essa questão indígena para uma tese de doutorado, mas as pesquisas ainda é, estão em um nível inicial, mas é, a questão relacionada com democracia e justiça de transição, eu já é, tive vários grupos de trabalho, de pesquisa, e tem até um, um, um grupo CNPq, que tem uma linha específica, Direito à Memória e Verdade. Né? O título do, do, do, do trabalho, né? na verdade, foi mesmo uma forma de chamar a atenção, então eu vou trabalhar rapidamente, primeiro com três, com, com os conceitos que aparecem no título, e depois eu desenvolvo um pouco melhor o trabalho. É, começar pela questão da América invertida, né? Eu acho que, como tem bastante pessoas aqui que pesquisam a questão indígena, acredito que, que quase todos devem conhecer essa figura né artística do Joaquim Torres Garcia, ele representa a América do Sul de ponta cabeça, né, invertida, e ele chama isso de escola do Sul, né, e aí nós temos, então, a defesa de uma epistemologia do Sul. E agora, mais para a área jurídica, que é a área que eu atuo, né, nós temos uma corrente chamada de é, novo constitucionalismo sul-americano, que seria uma defesa, por exemplo, se a gente fosse dar um exemplo assim, muito forte, que seria o, o, a implantação de estados plurinacionais, como aconteceu na Bolívia, né? Então, é, quando a gente pensa nessa questão da América invertida, é pensando nessa questão mesmo é, de privilegiar o conhecimento da região sul, né? Dos países ao sul, é, e invertendo a ordem, né? E aí ligando com a questão decolonial, né, é, seguindo essa, essa ideologia da escola do sul né, da, é, dessa epistemologia do sul que Boa Aventura de Souza Santos né, é um dos entusiastas né, também, aí nós teríamos alguns autores, né, Aníbal Quijano, Walter Magnolo, a Caterina é, Americana ela eu acho que também escreve muito sobre isso, mas enfim aí a, a ideia do trabalho é na verdade é essa mesmo nós tivemos ao longo da história desde a, da, da colonização né uma é, uma legislação sempre voltada pela é, eurocentrista é, é, assimilacionista, né obrigava o indígena a aceitar a cultura é, oposta né à cultura europeia então, a ideia do trabalho é desse reconhecimento agora. Né? É, então, quando a gente fala né, antropofagia da América Invertida, a busca pelo decolonialismo, aí entra o terceiro conceito, que é a questão da, do Manifesto Antropofa, Antropófago de Oswaldo de Andrade, que também, Oswaldo de Andrade, lá em 1928, ele publicou esse Manifesto Antropófago, ele lutava contra exatamente essa questão colonialista da imposição da cultura eurocêntrica, né, e, e aí ele defendia que ocorresse a, o fenômeno da antropofagia. Aí, então, o conceito da antropofagia, para a gente é, terminar o título do, do texto, né. A antropofagia era um ritual utilizado por muitos indígenas aqui da América, né, que não se confunde com o ato de comer carne humana, porque é um ritual é, quase que religioso, em que havia-se uma crença que o guerreiro da tribo vencida, que ia ser é, devidamente cozinhado por todo um ritual religioso, e alimentado, seria, seria serviria de alimento para toda a tribo, que... a ah, as virtudes desse guerreiro seriam transmitidas para as pessoas que se alimentassem desse guerreiro. Né? Então, a antropofagia ela é diferente do simples canibalismo. Né? A antropofagia ela tem essa crença desse ritual e envolve todo um ritual de preparo mesmo, e até o guerreiro subjugado, ele se sente honrado de estar sendo, é, de, de que ele, esse vai ser o fim dele, né? que, que de alguma forma é, as suas virtudes serão transmitidas. Oswald de Andrade, então, ele mistura tudo isso, ele mistura essa luta contra a imposição de uma cultura é, eurocêntrica e ele defende o aperfeiçoamento, então eu não vou só é, é, resistir a essa imposição dessa cultura eurocêntrica, mas eu posso ver essa cultura, unir com a minha e aí está o manifesto antropofágico, aqui está a essência da antropofagia, então eu vou unir essas culturas e aí vou criar uma cultura próxima, própria, que seria, então, o que defende a escola do Sul, e aí a gente entraria nesses autores que eu disse, que defendem que nós temos que é, é, lutar né, por uma epistemologia do Sul, e essa epistemologia do Sul vai tanto na área da sociologia, da antropologia, do direito, né, então... É, Seria uma revolução cultural mesmo, como Oswald de Andrade, lá em 1928, defendeu no seu Manifesto Antropo, Antropo, Antropófago. Tem, aí, eu até no texto eu cito uma pequena frase de Oswald de Andrade, que é bem no início do Manifesto Antropa, Antropófago, desculpa, que eu estou antropofágico com antropófago, estou fazendo a confusão aqui. O Manifesto Antropófago, que é assim, a única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Quando você vai ler o manifesto, você vai ver que em vários momentos ele diz contra a catequese, né? Então, ele não quer aceitar uma religião imposta, né? E aí, durante o, o trabalho, eu vou trabalhando essa questão dessa imposição da da religião, da imposição da cultura, da forma como os indígenas sempre foram tratados de forma assimilacionista, da questão do, do bom e mal selvagem, aqueles que resistiam a essa imposição eram considerados mal selvagens, se eram considerados mal selvagens, estariam sujeitos à guerra justa, se estivessem sujeito à guerra justa, estariam sujeitos à, à sua destruição. Né? É... Isso tudo, curiosamente, predominou no Brasil até a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, nós temos séculos de legislação de cunho assimilacionista e só vamos mudar a chave, virar a chave, mudar o paradigma, ainda que apenas de forma legal, de júri, com a Constituição de 88. Aí a Constituição de 88, ela antecipa a Convenção Interamericana, a Convenção Internacional do Trabalho, 169, em um ano, porque ela aproveita as discussões que já estavam sendo feitas lá na Convenção, e ela traz, os nossos congressistas trazem essas discussões para a Constituição. E aí nós temos, lá, na Constituição de 88, o reconhecimento da autonomia indígena e indígena, o reconhecimento do culturalismo que é essas questões que eram defendidas por Oswaldo de Andrade lá no início. Acho que o meu tempo está acabando. Então a ideia do trabalho foi, foi essa: foi envolver esses três grandes eixos, né? A resistência, agora que essa cultura ela seja melhor desenvolvida, né? E que a gente passe a respeitar é, esse pluriculturalismo, né? E que se aperfeiçou e o ideal seria a experiência da Bolívia, por exemplo, com os estados plurinacionais, o que eu acredito que nós estamos um pouco longe de conseguir. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada, Alessandra. É, então, eu vou, tá de imediato, passar para a Beatriz. É, eu vou, posso projetar, então, a sua apresentação, né, Beatriz? Pode deixar que o projeto, se quiser. A gente te melhor. escuta bem baixinho. Uh, pode deixar que o projeto, eu coloquei no, no Canva, daí acho que fica melhor. Digamos, não, tudo, bem, tudo bem. Então, o próximo trabalho, que é o trabalho da Beatriz, é energia limpa, expropriação, territórios e conflitos. Então, pode, a palavra é toda sua. Ok, eu vou apresentar aqui. Estão todos vendo? Sim. Uh, então, vou começar a minha apresentação. Me chamo Beatriz, sou aqui de Chapecó, Santa Catarina. Uh, Para mim é uma honra estar participando do primeiro congresso do conflitos Socioambientais. Uh, achei todos os temas muito relevantes, muito interessantes. Uh, participar como apresentador e como ouvinte também. Então, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Uni Chapecó. Minha professora orientadora é a Arlene Henke, doutora em Antropologia, também professora da ONU Chapecó. E esse tema, uh, Energia Limpa, Expropriação, Territórios e Conflitos, ele surgiu com um, um e-book da autora Fabrina Furtado, que fala sobre a energia renovável em comunidades no Brasil, Conflitos e Resistências. E essa autora, desse, desse escrita, é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Uh, em Ciências Sociais e no Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ela vai abordar sobre a... em que a energia não é uma mercadoria, a desestruturação socioambiental, uh, e temos também um artigo que é com o título Energia e Pobreza Energética, que é uma releitura, vamos dizer assim, desse e-book dela, que são quatro capítulos, em que são resultados dessa pesquisa que é de, da Fundação Rosa de Luxemburgo, de 2018 a 2019, que traz experiências comunitárias e anticapitalistas de energia renovável no Brasil e na América Latina, onde ela procurou, então, identificar e difundir aquelas de caráter coletivo, considerando sua autonomia e autoorganização e quando serviu para o fortalecimento dos territórios e espaços comunitários. Então, dentro desse trabalho, a gente traz os conflitos de expansão, e uma citação da, da autora, que não bastassem todos os problemas de exploração que ocorrem no mundo do trabalho, e naqueles do sem trabalho, acumula-se uma gama de outros problemas, como as mudanças climáticas, a desertificação e os problemas de desidentação. Então, esse trabalho, é com o intuito de abordar as mazelas sociais presentes no Brasil, como a problemática das desigualdades sociais, a economia a social, ambiental, política e cultural. E o intento central é analisar as desigualdades de produção, distribuição e no consumo em relação à justiça ambiental, energética e os problemas que surgem com as energias renováveis, já que é questionável a sua amplitude, pois há uma desestruturação ambiental. Então, essa problematização do conceito energia renovável e que seria renovável se a natureza nos disponibiliza, é infinito. mas E se não houver a manutenção, ela se torna somente finita. Então, se questiona a produção dessa energia, se ela é viável, o impacto causado territorialmente a, aos povos que estão alocados nesses grandes locais que vão ser utilizado para mega obras, então. Uh, e quais as reais necessidades que se, de se produzir energia, e a que ponto a natureza estará esgotada, se essas constantes disputas entre os discursos e as políticas que, re em relação à energia, e o que é renovável de fato. né? Então tem até uma citação do Guedes, que ele temos a questão da territorialidade de forma que pode ser ocupada, apropriada pelas grandes instalações, empreendimentos desastrosos, causando fragilidade no campo pesqueiro também, e incide sobre os menores, colocando a parte da população como inferior e pequena, assim como posso dizer o menos da profissão é recorrente, pois há grandes obras que inferiorizam a profissão, os ribeirinhos, os pequenos agricultores, esses são relatórios emitidos na hora da análise do local de onde o empreendimento será instalado. É só transferir e transferir, realocá-los, Esta parte inferiorizada, cuja profissão não se demonstra grande apreço em relação à territorialidade. Então, de um lado a gente vê a existência de uma expansão de fronteira energética convencional que se baseia em tecnologias novas e mais antigas, e de outro a gente há problemas que surgem com as energias renováveis, que já é questionável em sua amplitude, pois ocasionam a desestruturação socioambiental, colocando à prova as usinas hidrelétricas e parques eólicos, e suas consequências são bem maiores negativamente do que positivamente. Dentro desse trabalho a gente também traz o título A Problematização das Energias Limpas, que na verdade o efeito que a gente vê que ele é reverso, é visível contra essa parcela que está alocada nessas territorialidades. São territórios visados para a extração de fonte de energia renovável, ou seja, territórios com recursos naturais como água, vento. E exemplo disso temos o Nordeste também, onde possui campos para transformar em parque de energia eólica, que acabam deslocando essas comunidades da região onde será instalada a usina de energia elétrica. Então, essas grandes instalações de usinas em diversas regiões de todo o Brasil são a prova disso está estritamente ligada à necessidade de suprir certos problemas decorrentes da difícil vida no campo e da falta de oportunidades da erradicação de algumas profissão e a falta de criação de projetos do governo que instiguem essa parcela da população a ter mais oportunidades, mais condições de estruturar a vida dessas comunidades que pertencem uh, a todos mas poucos a enxergam né então essa parcela ela também inclui agricultores que necessitam da sua área de terra para plantio, criação de animais, ou seja, eles foram retirados da sua territorialidade, pessoas que trabalham a maior parte da sua vida com a mesma profissão, e, uh, e chegar a perder tudo o que tinha devastador, né, uh, a perda do rio, que mantinha uma subsistência, um exemplo dos pescadores dos ribeirinhos, que são uh, realocados em outras localidades, que perdem a, a tem a perda cultural também, né, Uh, significativa para aquela parcela da população que nasceu e cresceu dentro daquela localidade, vão sendo distintas as profissões e povos que necessitam desse ambiente para ser o autossustente das suas famílias. Então, uh, aquele rio que foi provedor de uma família acaba sendo extinguido por usinas hidrelétricas que se alocam no local onde cresceram também, a sua cultura é suprimida. Em considerações finais, é que a definição de energia renovável, ela se limita quando podemos dizer que ela não é renovável, se não devolvida em seu estado anterior. São grandes impactos das megas instalações e não são mais, negati são, são mais negativos e radioativos, e se tratando de usinas hidrelétricas, todo o um impacto socioambiental que acarretará serão danos permanentes à natureza, com a privatização da água e o deslocamento de comunidades, o alagamento das florestas e os efeitos climáticos negativos, e danos à biodiversidade do local e severos impactos sociais urbanos. Uh, esse é o e-book da Fabrina Furtado. Uh, é muito interessante, eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade de verificar. Ela traz algumas medidas também, que seriam uh, uma energia limpa, né? no caso. E eu agradeço a oportunidade de estar participando do evento. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz, nós que agradecemos. Se você tiver o link, eu não sei se é disponível é online, quiser colocar o link ali nos comentários, no, no chat, para a gente seria, seria excelente para o pessoal ter acesso. Ok, obrigada. Imagina. Já passo a palavra, então, para o nosso terceiro trabalho, é, que na realidade serão dois apresentados pelo mesmo, pelo mesmo é, autor. Na verdade, é uma série de autores, mas tem um apresentador. O primeiro trabalho é Petróleo e Povos Indígenas no Mar do Amapá, Desenvolvimentismo e Saberes Indígenas no Século XX, de Ramiro Esdras Carneiro Batista, Batista e Anamame do Santos Silva. Ele também é autor do sétimo trabalho, que está aqui na nossa lista, mas vai apresentar os dois é, em uma sequência só. O segundo trabalho é Socioambientalismo e territorialização, Galibi Marvorno, Memórias e Resistências no Breve Século XX. Também do Ramiro, do Gildo Firmino Nunes e da Jane, Jane Felipe Beltrão. É isso mesmo, Ramiro, então já passo a palavra para você, se for fazer alguma apresentação também fica à vontade para iniciar seu trabalho. Antes, eu, eu, eu lembrei de uma coisa que eu eu não me não me, a, me apresentei quando eu entrei. Então, eu sei que aqui na minha legenda não está o meu nome, e eu não consigo alterar o nome do Congresso. Então, eu já peço desculpas, eu queria me apresentar. Eu sou a Isabel Corte, eu não conheço a maioria de vocês, algumas pessoas já viram outros eventos, mas eu sou a Isabel Corte, eu sou mestre pela... Foi é, orientando do professor Carlos Marés, no mestrado, é, eu sou integrante, então, do, do CEPES, né, do Centro de Pesquisa e Extensão e Direito Socioambiental, e também sou vinculada ao Observatório de Protocolos Autônomos e Comunitários de Consulta, prévia, livre e informada, dos povos e comunidades tradicionais. É, então, é isso. É, então, eu passo a palavra para o Ramiro. Obrigado, Isabel. É, boa tarde a todas e todos e todes. Agradeço a coordenação do evento pela oportunidade. É, o primeiro trabalho que eu vou apresentar é com a autoria minha, com o professor Iano Silva, que é caripona, do Rio Puripi, e é intitulado Petróleo e Povos Indígenas no Mar, no Mar do Amapá, Desenvolvimentismo e Saberes Indígenas no Século 21, o título aí está 20, mas o título saiu errado. É, ao, ao que nos consta, não, não há esse processo no, na costa da Amazônia no século XX, mas no século XXI, principalmente a partir do ano de 2012. O estudo toma análise de nuances do processo de pesquisa exploratória, né, que objetivavam, inclusive, é, formar o um leilão internacional de blocos de exploração de petróleo e gás no Mar do Amapá, mais especificamente em frente à região do histórico Cabo Ranch, né? que é o atual município do Iapoque, Amapá, Brasil, fronteira histórica do Estado brasileiro com a República Francesa. E aí a gente foca ah, em nuances do licenciamento ambiental entre os anos 2012 a 2018. É, ocorre que, em meados de 2016, os acadêmicos e lideranças do povo caripuna começaram a apontar para inconsistências nos estudos de, de impacto ambiental que foram apresentados ao órgão brasileiro responsável pelo licenciamento. É, além, claro, das reclamações, das reuniões e audiências para consulta que não se deram a contento, segundo os povos indígenas do EAPOC, mas... É, a discussão é basicamente em torno dos saberes tradicionais. né? Quer dizer, os anciãos do povo Caripuna consideravam ou apontavam para características do comportamento das correntes fluvio-marítimas da região do Iapoc, que não haviam sido contempladas no Ia Rima. Né? E isso, claro, me chamou a atenção. Eu trabalho na região com os povos indígenas de lá. E isso enseja um interessante debate sobre a relação entre etnosaberes saberes e esse conhecimento científico que é expresso, nesse caso, pela oceanografia de, de contrato, né, por meio de empresas que, que fazem esse trabalho científico para dar celeridade ao processo de licenciamento. A combinação dos relatos sobre o iniciado processo iniciado na costa do Amapá, nos permite relacionar a resistência dos povos originários frente à histórica violência extrativista operada pelos Estados latino-americanos, em desfavor, claro, dos direitos socioambientais de seus povos e populações originárias. Mas, sobretudo, isso nos permite situar uma perspectiva indígena sobre os direitos dos não-humanos com quem todos nós dividimos o, o, as nossas territorialidades. Então, em síntese, esse trabalho visa confrontar o referencial bibliográfico constante dos relatórios de, de impacto ambiental apresentados no Eia Rima da Total, que é a petrolífera francesa, ela apresentou esse, esse estudo em 2016, né? com o estado da arte sobre esse processo de exploração de, de hidrocarbonetos em faixas costeiras, né? que todos nós sabemos ter um histórico de catástrofes ambientais, né, desde o Golfo do México até diferentes ah, lugares do Cone Sul. Então, a gente quer contrapor esse arcabouço documental aos saberes indígenas, né, considerando, então, os saberes indígenas como uma modalidade de contrarrelatório de impacto, ou melhor, né, de possível impacto no mar do Cabo Arranjo, na região onde seriam implantadas essas plataformas de, de extração eu estou dizendo que seriam porque elas não foram efetivamente implantadas e a gente vai ver daqui a pouquinho por quê dentre as muitas controvérsias eu cito aqui a polêmica que situa se em torno do estudo de macrocorrentes né então existe o um estudo de macrocorrentes que, per, que percorre o fluxo atlântico caribenho que são macrocorrentes mundiais né? E esse estudo que foi apresentado ali no, no, no, no Eia Rima, ele aparentemente não contempla as microcorrentes, ou ele não contempla como essas grandes correntes atuam em diferentes partes do ano na região do EAPOC. E aí, a partir daí, a gente, a partir dessa controvérsia, a gente ah, vai abrangendo para outras. Então, no meio de toda essa discussão, claro, a gente percebe que no Brasil há uma cultura instituída né, de que, uma vez uma vez iniciado o processo de licenciamento ambiental, ele vai ser consolidado, ele vai, ele vai acabar, é só uma questão procedimental. Né, isso faz com que práticas empresariais de alto impacto, supostamente embasadas em estudos científicos, sejam viabilizadas mais rapidamente no que nos parece ser uma interpretação racializada da legislação ambiental. Mas um ponto de estranhamento nessa discussão empreendida entre autores indígenas e não indígenas, que eu quero comentar com vocês, situa-se nas razões do indeferimento para o licenciamento da atividade hidrocarbonífera no mar do Amapá. Né? O Ministério Público Federal orientou pela inviabilidade do empreendimento, da forma como ele estava sendo proposto, em função de quê? Da resistência dos originários, a, da angústia dos, das populações tradicionais do Amapá? Não. O MPF a, orientou pela inviabilidade do empreendimento petrolífero, pela necessidade de proteger o sistema de recifes alimentado pela pluma do Amazonas. Né? Então, em 2017, 2018... É, houve uma descoberta científica né, de que a pluma do rio quer dizer, o rio das Amazonas ele é tão idiosincrático que nele existe inclusive sistema de arrecifes que é uma coisa desconhecida no mundo né? sistema de arrecifes a gente não não linka com rios né? a gente linka com mar e essa descoberta científica fez o MPF então parar o processo né? isso me causou a estranhamento. E, e essa discussão é muito interessante porque, da perspectiva do que eu vou chamar aqui provisoriamente de, de socioambientalismo aberíndio, né, esse objetivo de resistir ao ecocídio na região do Epoque foi levado a termo com justiça. Né? O, o, o autor que escreve comigo diz: não, tudo bem, a, a preservação da vida dos organismos não humanos é legítima. né e não há hierarquia, quer dizer, o governo brasileiro não tinha que parar o processo por nossa causa, tinha que parar o processo por causa dos humanos e dos não-humanos que habitam o território. Né? E aí, do ponto de vista desse sociabilitalismo ocidentalizado, no caso meu, né, é, me causou espécie que a preservação da saúde dos recifes de corais se sobreponha à preservação da saúde do corpo de pessoas negras e indígenas que dependem da, de, do equilíbrio, né, desse, dessa, desse território fluvio-marítimo para o seu bem viver. Então, por último e remontando ao tema do evento, né, vale dizer que essa efeméride, que marca os 200 anos de independência brasileira em relação ao domínio colonial, é, não é um processo monolítico, né, visto que os diferentes povos experimentam Distintos níveis de colonialismo e de esbulho. mas no caso dos povos indígenas que habitam essa faixa atlântica desde tempos imemoriais, é... essa relação com, com o Estado Nacional e com a temporalidade, com o predomínio colonial, ela não parece ter mudado. E a gente vai ver isso porque nós estamos falando aqui de um trabalho do que é ambientado no século XXI, né, de petróleo e povos indígenas no mar do Amapá. Mas, quando a gente vai para o século XX, uh, e aqui eu já estou tá, já me encaminhando para a segunda, segunda apresentação, a gente vê que a lógica é a mesma. Então, dito isso, eu inicio a segunda apresentação, que eu também escrevo com pessoas indígenas e não indígenas, que é intitulado Socioambientalismo e Reterritorialização galibi Maruono, Memórias e Resistências do Breve Século XX. Então, nós tratamos é, de possível esbulho territorial no mar do Amapá, né, a partir de uma inadvertida exploração de petróleo, que foi interrompida, e agora a gente trata do mesmo esbulho, ah, porém praticado em outros termos, a partir... Contra os interesses territoriais do povo Galibi maruono a partir da instalação de uma fazenda de búfalos no interior do território indígena. Então, no presente trabalho, nesse segundo agora, toma-se análise do histórico de desterritorialização e reterritorialização do povo Galibi maruono na terra indígena Massala, segunda metade do século XX. E aí, como que a gente faz isso? Combinando referências da literatura sobre o assunto com aporte de memória e de história indígena proporcionada pelo escrutínio dos manuscritos de um, de um diário de um falecido ancião indígena chamado Cocotavi, um ancião galibimaruor E aí nós partimos do pressuposto, agora, claro, que a desterritorialização não é caracterizada somente pelo deslocamento de um povo do seu território, mas também pela inviabilização de seu modo de vida, de sua reprodução econômica em virtude de ingerência interna. Ou seja, nós estamos falando aqui de um processo de esbulho territorial em que as pessoas não são expulsas da sua terra, mas têm o seu modo de vida inviabilizado. E, assim, combinando essa pesquisa bibliográfica com uma etnografia desse diário, né, de um, de um memorialista maruorno, a gente tenta recompor essa história da implantação da Fazenda Soraimo, que é uma fazenda de criação de búfalos, que o Exército Brasileiro fez nos campos e nas savanas do povo Galebi Maruorno, e que também nos oferece elementos para discutir essa crise ambiental instaurada não só no Amazonas, mas no, no, no Amapá. O contexto, então, é o da passagem do Marechal Rondon pela região, no final da década de 20. Né? Depois que o Rondon passa por lá, há um avanço do Exército Brasileiro e do Serviço de Proteção ao Índio sobre o território. Né? É, há um processo de abrasileira, abrasileiramento essa palavra é difícil de falar dos indígenas guianenses por parte do governo brasileiro. Né? E uma dessas. E uma dessas iniciativas é a abertura da fazenda Soraemon logo depois da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um empreendimento que, como eu disse, objetivou a criação de búfalos para o abastecimento de carne no batalhão de fronteira do Exército. Embora o argumento histórico que a gente encontra em muitas referências seja de que a fazenda seria criada para criar uma cultura de pastoreio entre os indígenas, para que eles tivessem uma vida melhor. O um alegado acordo feito pelo Exército para instala, instala, instalar a fazenda de búfalos entre o povo maruorno é o tema central desse nosso trabalho, né? visto que essa suposta consulta para a instalação da fazenda é cercada de muita polêmica e de muitos problemas de tradução. Na versão do órgão indigenista e do Exército, a fazenda teria sido ofertada e aceita pelos galibimaruornos, né? com promessas de que não faltaria carne e leite para o povo. Mas esse processo ele é contraditado pelos registros do diário pessoal desse ancião indígena de quem eu lhes falei, que nós vamos ler com uma perspectiva indígena. Nesse manuscrito, o memorialista indígena argumenta que não houve consulta, mas antes um acordo entre alguém do governo e o cacique da época, né? que, por não falar bem a língua portuguesa, supostamente foi enganado. Além disso, o Cocotavi deixou registrado que agentes do Exército e do SPI não se dignaram a ouvir as reclamações posteriores do povo com relação ao comportamento social dos búfalos, que inviabilizava as práticas agroflorestais do povo né Então, nós percorremos, aí desde a documentação de época, sobre o sofrimento desse povo com essa invasão de búfalos, né? essa invasão dos búfalos aos seus nichos ecológicos ancestrais. E, embora as datas com que a gente lida não, não, não se pretendam é, exatas, a gente consegue encontrar muita verossimilhança entre a memória indígena e o acervo documental que trata sobre o problema da invasão dos animais no território do povo galimpímano. Né? E, por último, a gente chega no processo de reterritorialização desse povo, que é a retomada né, do território e, portanto, a desativação da fazenda Soraima e a retirada dos búfalos do território indígena. E aí você tem é, essa distopia né, de, um, de um deslocamento sem deslocados, de um povo que teve sua vida inviabilizada no seu território, mesmo que, que não tenham sido expulsos deles. Enfim, envolvendo na briga com os búfalos e o Estado brasileiro, desde pelo menos a década de 60, o povo maruono finalmente retomou seu território, livrando-se dos búfalos e da ingerência do exército de forma concomitante, por volta de 1985, que é quando a terra indígena Guaçá é homologada, mas não antes sem experimentar de muito sofrimento e de muita insegurança. Encerro por aqui minhas apresentações, fico à disposição para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigada, Ramiro. Então, acho que agora a gente pode abrir para o debate desses quatro trabalhos que foram apresentados. É, eu queria, assim, dizer que essa organização dos trabalhos, ela é um pouco intencional, assim, no sentido de que eu acho que o, que o Alessandro trouxe bem quando a gente fala de América Latina, quais são as concepções que temos hoje, né? É, o que é essa América Latina, né? Ela é toda latina? Pode ser que não, né? É, de que, que nós estamos falando? Eu lembro que em um determinado momento do mestrado, uma aluna de graduação questionou o professor Marés, olha, professor, a gente está estudando aqui, e daí a gente estuda aqui nas nossas iniciações científicas, o protocolo de um povo... E a gente estuda também a mineração no território de outro povo. Mas eu queria saber qual o qual contexto que esses povos estão inseridos. Nos coloque no contexto. Por que, que eles são povos tradicionais? Por que, que eles são povos? Ou por que, que eles são comunidades? né E daí o professor resolveu fazer uma aula para gente que ficou como aulão sobre povos e comunidades tradicionais. E daí nessa aula ele fala um pouco sobre sobre o que é essa América Latina que a gente vive hoje, em que contexto que ela se insere, não é? Por que, que existem povos que são tradicionais e povos que não são tradicionais? Por que, que existe sempre essa contradição entre a sociedade, que muitas vezes chamamos de hegemônica, né, e a sociedade dos povos e comunidades tradicionais? Qual, o que, que, o que, que elas têm de diferente? E, e daí partiu para o trabalho da Beatriz, que ela falou um pouco sobre a sustentabilidade, sobre uh, o desenvolvimento, desenvolvimento de criação de energia limpa, né, que é um grande problema que tem dentro dos territórios. É, de produção de energia limpa, mas que, que é limpa sobre os, ah, não, limpa sobre o sofrimento dos povos, né, em seus, em seus territórios também. A que custo, né, essa energia tão limpa. É, e daí eu queria colocar esse, esses trabalhos que vocês me explicaram, que a gente poderia inclusive montar inclusive, uma aula sobre a América Latina, falando só sobre esses temas, né, que não são temas restritos ao nosso contexto de Brasil, né, eles são temas que são, temas é, que envolvem a América Latina inteira. Então, eu queria, eu queria... também é, parabenizar pelo trabalho de vocês, né, eu olho os, os resumos, né, que não é bem o resumo, mas faz um trabalho ali já iniciado, que vocês mandaram, é, para dar alguma vocês podem ler, incluir no trabalho de vocês, mas fica a critério. É, que é o trabalho, daí eu queria pegar o trabalho aqui do Alessandro, que, é, que que acho que ali daria para você incluir um, um, um, um texto, não, não chega a ser um livro, mas é um texto do Fernandes Retamara, ele é um cubano é, que escreveu um livro chamado Todo Caliban. É um texto, um poucas páginas, que ele fala um pouco sobre essa América Latina, né? sobre essa nossa apropriação. Eles nos chamam de tanta coisa. Será que nós somos isso que eles estão chamando? Por que que a gente não quer ser isso que eles estão chamando? Mas eles estão nos chamando de uma coisa tá ruim. ruim. Ou em determinado momento eles nos chamam de uma coisa boa. Eles nunca falam a verdade. Eles sempre inventam uma história de nós. Né? Ou somos muito doces, ou somos selvagens. E a realidade, qual é a realidade, né? Então essa é a criação da nossa própria realidade, né? O que o que que nós somos? Então eu acho esse texto retornar retomar muito bom para falar um pouco sobre a América Latina. E daí comunicando com o trabalho da Beatriz, tem um livro que ele não é um livro sobre energia limpa, mas é um livro sobre mineração, que fala sobre é, desenvolvimentismo, extrativismo, né? que é do Horácio Araújo. Ele, inclusive, já foi palestrante aqui nos nossos, nossos eventos do, do CEPEDS. Ele escreve um livro que eu acredito que seja a tese dele, inclusive, é Mineração e Gene Genealogia do Desastre, que é um livro muito bom para entender como o capital está associado a esse desenvolvimentismo e como ele está associado a esse desastre ocorre nos, nos, é, nos, nos, com as comunidades, né, os conflitos de povos e comunidades tradicionais, como ele é intrínseco ao capitalismo, né? Então, eu acho um trabalho bom assim, para ler quem estuda é, conflitos socioambientais, que muitas vezes são conflitos em, em territórios de povos e comunidades tradicionais. Eu ouvi eu vi aqui no chat que vocês estão questionando sobre o, o, o áudio. Vocês estão ouvindo bem? Está ruim? Ficou oscilando, agora tá bom. Agora melhorou? Tá, daí vocês vão me avisando também. Esse, esse é novo, estou testando hoje, então talvez tá seja esse, esse é o problema. É, mas aí seria isso, assim. Acho que os, os trabalhos que o Ramiro nos, nos, nos trouxe, ele mostrou... Esse contexto, né? nós, nós fomos construídos com base, uma exploração da natureza, exploração dos povos, extermínio, e nós vivemos até hoje baseados nesses princípios, né? a, a, a, a, a, nessa, nessa é, exploração, nesse modo de exploração que ainda é muito é, antigo, porque tem raízes muito antigas, né? então ele, amarra, ele tem essas amarrações, mas ele também tem as suas inovações, né? as suas inovações para que a gente disfarça a violência, para que a gente tente também é, é, poder, ali nos territórios, criar novas, novos ordenamentos jurídicos, novas discussões, é, porque agora já é uma coisa mais atualizada, para também poder explorar de uma outra maneira, né? Mas a violência sobre os povos também permanece da mesma forma dentro dos, dos territórios. Então, acho que, que esses quatro trabalhos nos, nos ajudou bem a entender o que, que a gente tem agora, de agora em diante aqui no, no nosso GT. Tem o um livro também, que esse livro eu usei na minha dissertação, eu vou colocar eles aqui no chat também para vocês, todos eles, já certinho a, a referência, que é um livro que o professor Marés me indicou, e assim, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, é, que também serve para explicar esse, essa, os ensinamentos, a ciência é, da colonização, como ela operou, como ela justificou, como ela criou uma eticidade para aquilo que não era ético, como eles justificavam a colonização, que é um livro do Frei Bartolomé de Las Casas, ele era um frei, ele inclusive viu com os próprios olhos a colonização, então ele não é alguém que está contando com base em escrita, ele está contando com base no que ele viu. Então, o livro é brevíssima relação da destruição, não das Índias, que esse eu acho que muita gente conhece, mas da destruição de África. Esse livro, então, ele é um... foi encontrado dentro de um tomo do Brevíssima Relação da Destruição de Índia, que é algumas páginas. Ele é um livro muito polêmico na época da colonização, porque proibiram de ser publicado, porque assim, pode até falar que o que a gente faz na Índia é errado, mas na África não, porque ninguém vai questionar a escravidão. Então, ele foi proibido de publicar. Então, eu vou colocar aqui também para vocês, que é um livro muito bom para entender essa justificação, principalmente da ciência e da religião, né, com base no conhecimento, né? Então, recomendo demais, assim, a leitura, enfim, para pesquisar, enfim para vocês que são pesquisadores, que pesquisam esse tema, têm interesse no tema da América Latina, dos conflitos socioambientais, para entender é, os povos e comunidades tradicionais, ele também se faz muito necessário, assim, espero que vocês gostem. Então, eu abro para, para quem quiser também fazer contribuição também nos trabalhos, A gente, pode ficar à vontade. Pode falar, Alessandro. Eu só queria tirar uma dúvida com, com o Ramiro. Eu fiquei, nossa, muito curioso com relação dessa questão da historiografia, da memória registrada no Diário de um Ancião. né? Nossa, que importância que isso tem. né? Assim, é, liga muito com o meu trabalho, porque a gente está exatamente defendendo esse conhecimento, né? esse conhecimento é nosso daqui, né? Quando a gente fala, então, da, da, da antropofagia da América Invertida, então, nossa, eu fiquei encantado com esse trabalho, o Amiru, é, esse, toda, todo esse conhecimento, né, da, das correntes marítimas, que foi totalmente desrespeitado e não observado, né, e, e aí você fala que tem um diário de um ancião que foi utilizado, nossa, eu fiquei muito curioso, queria saber um pouquinho mais, se você puder, por favor pois é Alessandro é, a pandemia nos trouxe muitas muita coisa ruim né a pandemia acho que externou escancarou o racismo ambiental que, que construiu que constituiu esse país mas ela em alguns momentos algumas coisas boas começaram a aparecer na impossibilidade da gente fazer a etnografia, quer dizer na impossibilidade da gente estar nas comunidades né conversando com as pessoas começaram a aparecer é, diários indígenas, né? E isso é, isso é importante, inclusive, para... para descolonizar nosso nossa cabeção, né? Porque, assim, a gente nunca imagina que povos e populações tradicionais vão se apropriar da cultura escrita para registrar a própria história, para denunciar né, as ações do governo. A gente, a gente sempre pensa neles, e, quer dizer, eu aprendi a não pensar mais, né? Mas sempre pensava como os povos da oralidade, nunca como os povos é, da cultura escrita. Então esse diário especificamente ele surgiu na na, na pandemia é, por parte dos descendentes desse Muxê kokotavi, né? Na impossibilidade da gente conversar com as pessoas, é, é, essas pessoas dizerem, olha, olha que o diário do meu avô ele vai te contar melhor né, sobre isso que você está que tá querendo saber e de fato ali estava a história indígena é, numa perspectiva decolonial de, de descolonizante né porque é um ancião que está escrevendo sobre o processo de colonização do seu território por parte do governo brasileiro né com uma, uma combinação entre o exército entre as forças do exército e do Serviço de Proteção ao Índio, implantando, né, exportando animais exóticos para a fauna mapaense. Isso, esses búfalos criaram um problema tremendo. Né, hoje, agora, nesse momento que a gente está falando, esses, porque esses animais entopem calhas de rio, né, o comportamento social deles cria problemas. e, e, e, e Como a gente está falando de um território de campos alagados, né, eles começaram a se reproduzir sem nenhum controle. Então, está aí uma, um exemplo né, de como a, a, a, o desenvolvimentismo do Estado cria é, é, problemas. Né? E aí é interessante fazer o contraponto entre os dois trabalhos, porque você tem o, o, o poder estatal... né. Em outros moldes, e, e supostamente com um processo de consulta elaborado, mas fazendo a mesma coisa no século XXI. Né? Quer dizer, você consulta a memória indígena do século XIX, do século XX, no século XXI, e o que você vê é, é, é o Estado, né? esse ocidentalismo, operando o mesmo esbulho, porém em outros termos, como lembrou a nossa coordenadora aí, né? quer dizer, com. com utilizando-se de eufemismos, utilizando-se de uma, de uma legislação supostamente mais avançada, mas o processo é, é, é o mesmo. Quando se, quando se fala de Amazônia, eu me arrisco a dizer que nada mudou, Alessandro. Ah, perfeito. Nossa, eu fiquei muito, inter... muito curioso. Muito... É... Nós temos uma promessa aqui no Mato Grosso do Sul também não realizada por conta da Guerra do Paraguai. Prometeram o a criação de um território é, dos indígenas guarani, né? E nunca foi concretizada essa promessa também, né? E aí também chamou muita atenção essa, essa tua referência, porque houve uma promessa também de entregar carne e leite, né? Nossa, é muito curioso, como que sempre agem da mesma maneira, né? Assim, é, a atuação do, a atuação do, do, do Estado, é, embora ela não seja monolítica, a gente encontra di, di, de pequenas diferenças, né? de acordo com a região abordada, mas ela é sempre a mesma, sobretudo no que tange a, a política indigenista. Né? De norte a sul, a gente vai encontrar os, a, a, sempre as mesmas ações, sempre os mesmos procedimentos, sempre os mesmos epítetos, sempre o mesmo racismo e sempre o mesmo esbulho, né? sempre o mesmo esbulho da territorialidade, da riqueza da renda indígena. Isso é padrão, inclusive em 2022, é bom dizer. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Isabel. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? O trabalho? O que me deixou intrigada na sua, na sua explanação, Ramiro, foi que eles encontraram um argumento legitimador da realização de uma investigação, de um controle que não fosse o que o Stolfo estava falando. Foi o que a ciência estava falando. Eles legitimaram de outra forma para não dizer que os povos estavam certos quanto à preservação do, do do rio. Ou seja, a gente, nós vamos preservar as águas mas com os nossos argumentos científicos. Pois é, Isabel. Mas, veja, o, o que me, me chateia muito é que é esses argumentos científicos, ou seja, esse socioambientalismo ocidentalizado ele considera que tartarugas são mais importantes que pessoas e para as cosmologias indígenas e aí a gente pode falar de praticamente todas elas não há essa hierarquia da vida a vida dos humanos não é mais importante que a vida dos não humanos né a vida a reprodução da tartaruga marinha não há essa hierarquia na teia da vida né e isso choca inclusive nós, pesquisadores ocidentalizados, porque aí a gente começa a aprender, né? aí vai ser uma hierarquia que eu faço aqui entre a vida humana e a vida não humana, que não faz sentido né, para os meus interlocutores indígenas. A vida é a vida, né? e a vida precisa ser, uh, precisa ser preservada preservada não é uma boa palavra, né? precisa ser respeitada em todas as suas manifestações. Então, veja, se o MPF está dizendo que não se pode é, abrir exploração de petróleo e gás em águas profundas naquela região, ele está dizendo, ele está dizendo que, que isso não pode acontecer em função de um recife de corais raríssimo que foi descoberto na pluma do Amazonas. Mas espera aí, as pessoas, as pessoas, antes dessa descoberta. As pessoas estão há quatro, cinco anos reclamando, olha, vocês não podem fazer isso, olha, esse estudo de Marco Correntes, ele não é correto, olha, não é assim que o Marco Cabo Orange... É, é... Não é assim que ele se comporta, esse estudo tem que ser revisto, esse estudo... e nada, nada. Né? Enquanto os povos indígenas, os, os povos quilombolas estão reclamando, nada. No momento em que se descobre o Recife de Corais, aí para tudo. Quer dizer, há uma hierarquia. Né? Há uma hierarquia e há uma modalidade de racismo ambiental absurda. Né? Não só uma hierarquia entre vida dos humanos e não humanos, mas há um racismo ambiental implícito, né? porque o poder público não parou o processo quando indígenas e quilombolas estavam reclamando do processo. Ele parou o processo quando se descobriu o Recife de Corais. Né? Isso, isso choca muito... É, os desavisados, digamos assim. Mas é uma ciência, Isabel. É, é uma é, é uma oceanografia de contrato. Acho que isso já diz muita coisa, né? É uma ciência de contrato. Quer dizer, há uma, há uma petrolífera francesa gigantesca contratando oceanógrafos para produzir um laudo. A gente precisa, a gente precisa se perguntar, né? se esse laudo, é, é, nossa, viajei aqui agora, me, ocorre, me, me, me passou pela cabeça que agora as urnas eletrônicas, sabe? Quer dizer, quem é que está dando esse laudo? Quem é que está dizendo? Quem é está que é que tá dizendo que isso está certo ou está errado? Quem está pagando o estudo? Né? Assim, A mim me parece ridículo que o Estado brasileiro aceite um estudo científico pago pela empresa que quer fazer exploração, gente, esse sul está tá contaminado, pelo amor de Deus, né? E você tem pessoas indígenas que habitam o território há 6 mil anos e está dizendo, e que estão dizendo, olha, esse estudo não está correto, né? Mas aí é a hierarquia científica, né? Saberes indígenas não são, não são ciência, né? A ciência do empírico, a ciência do concreto indígena não consegue se contrapor a essa oceanografia de contrato. Sim, eu acho que a gente vai continuar nessa mesma linha aqui nos outros trabalhos, inclusive falando um pouco aqui na realidade que eu vivo, eu acho que a é do Paraná que também tem muito, tem envolvendo essas questões e conflitos entre áreas de preservação ambiental, entre os povos e comunidades tradicionais, né? A criação das APAS que são natureza sem gente, né? É, acho que a gente vai ouvir um pouco disso aqui nos, nos, nos trabalhos. Bom, se mais alguém for falar, está aberto, se não, nós vamos passar né, para o próximo bloco de apresentações, daí a gente pode ir voltando, eu acho que isso vai acontecer inevitavelmente, ir voltando nos trabalhos, porque eles continuam se comunicando. Né? É, é. eu vou passar a palavra para o nosso próximo trabalho, que é da injustiça de transição para os povos indígenas do estado de Mato Grosso do Sul, do nosso colega que já apresentou, vai apresentar isso também, Alessandro Martins Prato. Pode apresentar. Oi, obrigado, Isabel. Vamos lá de novo. Bom, é, a ideia, né, ah, eu, eu não sei se você viu, Isabel, eu cito Las Casas, no, no trabalho anterior, mas, sim eu não conhecia essa obra, já anotei aqui, muito obrigado. Bom, é, a ideia, na verdade, é um trabalho meio que complementa o outro, né, e, e, e ainda bem que vocês colocavam nessa ordem, porque seria exatamente essa ordem mesmo, eu estou, no trabalho anterior, estou discutindo a diferença da legislação desde a época da colonização até quando muda de chave com a Constituição de 88, a redemocratização, e agora eu, eu, eu vou discutir os impactos é, e, e daí tem uma ligação muito grande também com o trabalho da Beatriz, né, e com o, com o trabalho é, do Ramiro, que é essa questão do, da retirada do território, dos esbulhos dos territórios, né, só que é também como um, um projeto, e aí eu acho que é a ligação muito grande com o trabalho da, da Beatriz do Ramiro, da discussão, quando isso é, um, é, um, é feito de forma deliberada como um projeto de desenvolvimento nacional pelo Estado brasileiro. Aí eu não sei se, se eh, eu não me recordo se no relatório da Comissão Nacional da Verdade a referência a esses povos que o Ramiro eh, mencionou, eu estava tentando lembrar aqui, mas de qualquer forma houve uma, uma discussão, houve uma audiência pública realizada recentemente pelo Ministério Público Federal para eh, criar uma Comissão Nacional da Verdade Indígena para apurar é, de forma mais aprofundada essas questões, e com certeza se não entrou no, no relatório anterior, né, essa questão que o Ramiro denunciou aqui no trabalho dele, eu acredito que, que com a criação dessa nova comissão deve entrar, né. É, um o Ministério, trabalho... Ministério Público Federal de Minas Gerais, né, que está puxando a iniciativa da comissão da na verdade indígena, assistir assisti a primeira assembleia, muito bacana. Isso, sim, muito, nossa, e muito necessário, né, na verdade, e e aí, é, o meu trabalho, ele está baseado, esse agora que eu estou apresentando agora, ele, ele parte do pressuposto de que não há justiça de transição, né? o próprio título diz, da injustiça de transição para os povos indígenas do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, o que aconteceu no Estado do Mato Grosso do Sul? muito Muito rapidamente, né? Um projeto de desenvolvimento nacional, entre aspas, né? que foi chamado de Marcha Oeste, do início do século passado, quando foi se ampliando as, as fronteiras agrícolas, e é, atingiu de forma muito drástica o, o povo guarani Caioá no estado do Mato grosso do Sul, os Guaranis, é, Ava Guarani, se não me engano, no oeste do Paraná, enfim, é, isso tudo foi muito, muito bem documentado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e aí o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele usa até a questão é, dos povos Guarani-Caiuás, o esbulho, provocado nos territórios indígenas do povo guarani Kaiowá como meio que de forma paradigma, né? Então, se você pegar ali no relatório da Comissão da Verdade o, o, a parte específica que trata dos esbulhos territoriais, esse tem mais ou menos 10 páginas, para vocês terem uma ideia, de 5 a 6 páginas são citando casos emblemáticos específicos do estado do Mato Grosso do Sul. Então, o relatório da Comissão Nacional da Verdade deixa claro a necessidade de, de se criar uma nova comissão, que é essa que está sendo discutida agora, que houve a primeira audiência, né, que o Ramiro também mencionou. Está é, disponível até no YouTube, quem quiser. Né? E a, a, a questão toda, então, é, desse trabalho é para discutir como que é essa região do estado do Mato Grosso do Sul, né, que está imersa num conflito agrário e de ter territorial, de reivindicação de território dos indígenas, mesmo os indígenas que estão dentro das reservas, né, no início do século passado foram criadas nove pequenas reservas indígenas, acreditava-se naquela época nessa assimilação, que esse povo seria assimilado, né, então, as reservas foram criadas sem as, é, qualquer preocupação de condições de subsistência, sobrevivência e desenvolvimento cultural. Né? Então, tem um altíssimo índice de, de suicídio dos jovens hoje, né? uma violência é, de assassinato equiparado a índices de países em guerra. Então, é considerado pelo Ministério Público Federal e pelo relatório, por um recente relatório da ONU, a maior tragédia humanitária indígena do planeta Terra, a questão desses indígenas do estado do Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, a questão... É... Ah, sim, <risos> com certeza, Amir, perfeito, observação. Mais recentemente, essa, essa questão indígena, né, é... foi é, com, com a FUNAI, da forma como ela se estabeleceu nesse atual governo, né, é, virou uma fundação anti-indígena, né, então, assim, é quase que equiparada ao, ao, ao serviço de proteção ao índio do passado, né, então o relatório, ele, esse trabalho, ele parte, eu não sei quanto tempo, eu não marquei meu tempo certinho, mas esse trabalho aqui, ele vai denunciar essas questões territoriais, a necessidade de, para a pacificação dessa região, da, da implantação dos elementos de justiça de transição. A justiça de transição, nós sabemos que num plano geral ela não foi é, muito bem estabelecida no Brasil, né? É, nós não fizemos como na Argentina. Tem até um filme recente, né? 1985, a Argentina, que mostra como que eles condenaram os generais lá e aqui nós não fizemos isso. Aqui a nossa justiça de transição ficou muito presa na memória, e na verdade, na reparação, só que na, não na reparação dos indígenas. Os indígenas nem entraram praticamente no relatório e, e, e quase que não há relatos de indígenas que, que foram é, que houve a reparação. O mecanismo de justiça e transição, então, é, é utilizado nesses momentos em que ocorre, né, é, é um, uma grande convulsão, né, um, um período totalitário, né, que infelizmente para a população indígena ou para a população negra do país é contínuo esse período, né, então é até difícil de se demarcar um período, mas o relatório da Comissão da Verdade fez a apuração do período de 1940, da, da, da Getúlio Vargas para frente, Me fugiu agora aqui a data certinho, né, até a redemocratização, e uh, os elementos de justiça e transação seria direito à memória e verdade, que seria importantíssimo para a gente combater o racismo estrutural no Mato Grosso do Sul, assim como deve ser no país inteiro, é horrível, né? terrível, terrível, terrível, os indígenas não conseguem empregos, por exemplo, na cidade de Dourados, bons empregos, a não ser que seja corta cana, né, aqueles... É... A reparação, que para os indígenas, nós sabemos, é pelo relatório mesmo, pela conclusão do relatório, que não ocorreu, a reforma das instituições, basta ver o que aconteceu aí com a Fundação Nacional do Índio, que virou uma fundação anti-indígena, né, nos últimos quatro anos, então imagina a importância da reforma das institu institucional, mas também a reforma do sistema de justiça, né, no caso da justiça de transição, e é, julgamento dos violadores de direitos e garantias fundamentais que o Brasil simplesmente, apesar de, das condenações internacionais, nunca fez, né. E aí, é... Para a questão indígena, se defende, com relação à justiça de transição, um quinto eixo que seria a restituição, a reparação coletiva dos indígenas com a restituição ao estado anterior de quando eles tiveram seus, seus territórios expropriados. Por exemplo, no caso do Mato Grosso do Sul. Mesmo que você é, faça a regularização, a demarcação do território, não existe praticamente mais mata, né? É, foi tudo devastado, então seria, a restituição teria que levar em conta também é, a, a recuperação dessas áreas, né, então o trabalho, ele seria nesse sentido, demonstrar que, enquanto nós não, não enfrentarmos definitivamente e implantarmos os elementos de justiça de transição, vai ser muito difícil de pacificar essa região e combater de forma efetiva essa tragédia humanitária que acomete os indígenas do sul do estado de Mato Grosso do Sul. É isso, gente, obrigado, e depois eu fico à disposição. Obrigada, Alessandro. Então, eu vou passar para o nosso próximo trabalho, que é o processo de acumulação do capital, frente aos territórios Guarani e Caioá, estudos sobre os arrendamentos nas reservas indígenas, do Marco Henrique Soares Pereira. Tudo bem, Marco, é, Você pode ficar à vontade para apresentar alguma coisa, se for apresentar slide, também a palavra é toda a sua. Obrigado, Isabel. É, boa tarde a todos e todas, é, agradeço pela oportunidade de apresentar esse trabalho, né, nesse evento de tanta relevância. O resumo expandido que eu vou apresentar é, se refere à minha pesquisa em andamento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da FGD, né, para obtenção do título de mestre, né, então essa pesquisa, é, ela virá a se tornar a minha dissertação de mestrado, né. Bom, é, o objeto dessa pesquisa são os arrendamentos rurais nas reservas indígenas Guarani e Caioá, no sul do estado de Mato Grosso do Sul, né, as reservas delimitadas pelo SPI entre os anos de 1915 e 1928, como o professor Alessandro já abordou, né, já, já falou na sua última apresentação, e o estudo tem como ênfase as reservas de Dourados, Amambá e Carapó, né, que são as maiores reservas na qual, nas quais acontece né, o fenômeno do arrendamento. É, os arrendamentos rurais em si, eles funcionam como uma espécie de aluguel da terra, né, na qual o arrendatário paga um valor previamente estipulado ao proprietário da terra, em troca do seu uso. Né. Então, se trata de um negócio que é amplamente realizado no campo brasileiro, é muito comum nas usinas sucro né, que arrendam fazendas para o plantio da cana-de-açúcar, por exemplo. Contudo, né, quando se trata de terras indígenas, o arrendamento é ilegal, porque as terras indígenas, né, são bens da União, conforme o artigo 20, inciso 11 da Constituição, né, e o seu arrendamento também tipifica o crime de usurpação de bem da União, né, nos termos do artigo 2º da lei nº 8.176, 91, né, sem... É, e principalmente, né, além do que, a mesma Constituição reserva aos povos indígenas a posse permanente e o uso fruto exclusivo das suas terras, né, por força do artigo 231. É, não obstante, pela pesquisa realizada até o momento, é, identificou-se que a prática de arrendamento de terras nas reservas indígenas tem sido reiterada pelo menos 10 anos. Né, e essa prática consiste uh, na oferta feita por fazendeiros de um pagamento pelo uso da terra indígena, né, por parte ali de uma terra, de uma família na reserva indígena, durante o período da safra. E geralmente esse valor que é pago, ele é muito abaixo do valor praticado usualmente no mercado. E não raro o, o arrendador, né, o, o arrendatário, perdão, aquele que paga, também se utiliza é, da força de trabalho do próprio indígena, né. E muitas vezes também essa prática ela é mascarada como uma parceria, né na qual o fazendeiro assume os riscos do, do negócio, com a compra de sementes, insumos agrícolas, comercialização dos grãos, enquanto né, o indígena entraria com a viabilização da terra e, né, não raro, com a sua própria força de trabalho. Né, mas isso, na verdade, é só uma forma de mascarar a prática do arrendamento. Então, é, à primeira vista, esses arrendamentos aparecem nas reservas como uma solução pontual né, para a escassez de renda e trabalho. Os fazendeiros chegam e falam, olha, né, você está precisando trabalhar, eu estou precisando plantar, vou alugar a sua terra por um determinado valor, etc. Entretanto, né, essa prática que já vem sendo reiterada ao longo dos anos, ela tem servido para acirrar os conflitos socio socioterritoriais, né, tanto internamente, dentro das reservas indígenas, quanto externamente, né, no âmbito das retomadas e, e da, das lutas sociais dos povos indígenas pela demarcação das suas terras porque o, os arrendamentos, eles não respeitam a coletividade indígena, né, e ao mesmo tempo eles propõem um modelo de produção que se contrapõe à soberania alimentar no interior dos territórios. Né. Então, o objetivo dessa pesquisa é tentar compreender a dinâmica, né, o movimento dos arrendamentos, para além da forma com que eles se apresentam, né, para além da sua aparência é, como uma solução pontual para um problema que é enfrentado nas reservas. Então, nesse sentido... É, acredito que é importante compreender que as condições de vida nas reservas no sul de Mato Grosso do Sul foram historicamente criadas em decorrência é, de uma política agrária que visava liberar a terra para apropriação privada. né? E Isso ocorre a partir do cenário é, do pós-Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? no qual se viu uma grande concentração fundiária aqui na região sul do Mato Grosso do Sul, né, que viria a se tornar o sul do Mato Grosso do Sul, quando essa região passou a ser mais intensamente colonizada pelo Estado brasileiro. Né, e aí veio a, a Companhia Mate Laranjeira, né, que durante muitos anos deteve o monopólio da extração da erva, da erva mate aqui na região, né, formando um latifúndio imenso, que durou esse monopólio até 1916. Né, e aí a gente identifica que houve aqui na região um processo análogo ao processo de acumulação primitiva do capital, né, e que esse processo, apesar de todas as transformações ocorridas no capitalismo nesses mais de 100 anos, né, desde o do fim do monopólio da marcha laranjeira, esse processo de acumulação primitiva continuou a ocorrer, né, ainda que sob novas formas. E aí, nesse contexto histórico, né, nos anos de 1915, entre os anos de 1915 e 1928, o, o antigo SPI, né, Serviço de Proteção Índio, demarcou essas oito pequeno, reserva, pequenas reservas, né, para as quais ele removeu forçosamente os povos guarani-caioá né, e tentou confinar os guarani-caioá nessas reservas, né, tanto com o objetivo de liberar as terras para a colonização, quanto com o objetivo de tentar é, implementar a política indigenista assimilacionista, né, transformar os guarani-caioá à força é, em trabalhadores, né, ou seja, né, de certa forma, em proletários. Né, é, desconsiderando toda a sua cultura, os seus saberes, as suas raízes, enfim. Então, posteriormente, essas terras das quais os Guarani e Kaiowá foram expulsos passariam a ser destinadas à posse de colonos, né, que em Dourados, de onde eu falo, é, teve experiência da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a CAND, né, que veio num processo de expansão da frente pioneira e que redundou na formação dos latifúndios que caracterizam aqui a propriedade fundiária na região, né. Esse contexto histórico é importante para a gente ter em mente, porque por ele percebes que ainda hoje né, subsistem essas pressões para a integração forçada dos territórios indígenas, né, essa integração à lógica capitalista da propriedade privada da terra e da compra e venda da força de trabalho. E que isso se dá atualmente sob os imperativos dos interesses do agronegócio. Né, e, e o agronegócio atua ora pela violência aberta, né, como aconteceu nos massacres de Carapó em 2016, e agora esse ano, em Amambai, ou seja de formas mais sutis, né, da qual são os exemplos, aí, o objeto de estudo, que são os arrendamentos, né, que apesar de serem né, relativamente mais sutis, não são menos violentos nas suas consequências. Então, é, compreende-se que a expansão das monoculturas para os novos territórios, né, ainda não completamente integrados à lógica do modo de produção capitalista, está relacionada à crise estrutural do capital, né, porque ela se apresenta como uma contratendência permanente, dada a necessidade que o capital tem de se contrapor à queda da taxa de lucro, né, na esteira daquilo que o David Harvey chama de acumulação via expoliação, né? Então, nesse contexto, a posse da terra ela se torna um ativo financeiro né, e passa a exercer uma dupla função. A primeira, que é de oferimento da renda da terra, e a segunda função, que é a de produção de commodities agrícolas que são atreladas a papéis financeiros, né? como ocorre, por exemplo, é, nos mercados futuros das bolsas de valores. Isso é importante porque, através desse processo de financiarização da propriedade da terra, a própria terra passa a assumir a forma da reprodução ampliada do capital. Né? O que significa que existe, a partir de então, uma necessidade permanente da, da propriedade da terra sempre se expandir, né? dadas as premissas do agronegócio, para acumular mais e mais. Né? Então, no caso dos arrendamentos, o que se observa é que o avanço da, das cadeias produtivas do agronegócio, né, nesses termos da reprodução ampliada do capital, e aí, principalmente, as cadeias produtivas da soja e do milho para o interior da reserva, é, vão gerando uma série de consequências socioambientais, né, acirrando os conflitos, e, dentre elas, a gente pode destacar o uso intensivo de agrotóxicos né, e de fertilizantes químicos dentro das reservas indígenas, o que tem se mostrado muito prejudicial à saúde da população indígena, né, e à sua soberania alimentar, e também é, é visto um processo de inviabilização da produção orgânica de alimentos, né, conforme o modo de, modo de ser Guarani Kaiowá, porque quando um indígena arrenda parte da sua terra na reserva, ele acaba por é, promover a expulsão das demais famílias que ali ficam, né, dado que o agronegócio necessita de uma área vasta para produzir. Então, é, tem-se visto também é que a expansão do agronegócio via os arrendamentos nas reservas indígenas tem-se valido, então, de táticas que remontam ao período colonial, né, inclusive é, os que me antecederam abordaram um pouco disso, né, essas táticas que visam quebrar os laços comunitários a fim de impedir qualquer resistência, né. Então, dentre essas táticas, o que é importante frisar é que ocorrem nas reservas indígenas sul de Mato Grosso do Sul a cooptação de lideranças né, dos chamados capitães, que, que é um cargo criado, inclusive, pela SPI, né, que não é um cargo tradicional, enfim. E é, o que eu julgo que é mais relevante ainda é a demonização das lideranças tradicionais, né, que tem ocorrido aqui com o caso das Yandassus, né, que são as, as anciãs rezadeiras, as mulheres Guarani e Caioá, que detém os conhecimentos necessários para a reprodução social dos povos, né, segundo seu próprio modo de ser. E esse modo de ser, ele se representa culturalmente de uma forma que se contrapõe aos interesses do agronegócio, né, porque ele valoriza a propriedade comum da terra, valoriza o respeito à natureza e à agrobiodiversidade. Então, em razão disso, essas anciãs elas têm sofrido uma verdadeira caça às bruxas, né, conforme o conceito da Silva Federici e elas vêm sendo vilipendiadas, né, em manifestações de tolerância religiosa, inclusive tendo suas casas de reza queimadas, sendo ameaçadas, violentadas fisicamente, criminalizadas, tudo isso em decorrência é, dos arrendamentos dentro das reservas, né, dessa necessidade de expansão do agronegócio. E nesse cenário tem sido instrumental também o crescimento de denominações neopentecostais dentro das reservas, né, as quais pregam a chamada teologia da prosperidade, né, que acabam acusando as Yandassus de serem responsáveis pelas mazelas das aldeias, né, por serem responsáveis pela pobreza, enfim. É, e dados né, que, que eu coletei por entrevistas qualitativas que eu venho realizando no âmbito da pesquisa, indicaram que alguns pastores indígenas de algumas dessas denominações arrendam as suas terras, né, então eles se beneficiam diretamente dessa situação, né? em detrimento do restante da comunidade. É, e aí eu queria frisar também, é, o, se não me engano, o Ramiro havia falado, né, sobre é, utilizar esse termo reservas, entre aspas, mas é importante também ter em consideração a particularidade dos Guarani e Caioá no Mato Grosso do Sul, que é que eles foram expulsos, né, das suas terras tradicionais, seus Tecorá, e foram confinados nessas reservas, né de fato, eles se territorializaram ali, hoje eles chamam de aldeias, mas não são exatamente os seus territórios tradicionais, né? foi uma violência que eles sofreram é, de, de serem é, removidos para as reservas aqui. Né? Então, quando a gente usa esse termo, é invocando também né, todo esse histórico de, de violações da política indigenista oficial. Então, para finalizar, é, um dos apontamentos que foram encontrados, né, apontamentos preliminares da pesquisa, é que é possível dizer que a territorialização do capital nessas reservas, ela vem se dando pelos arrendamentos, né? que ao mesmo tempo que territorializa o capital, desterritorializa os povos indígenas, né? vê vez que a destinação de áreas cada vez maiores, as monoculturas, impede a reprodução social comunitária dentro dos territórios indígenas. Né? E aí, considerando ainda todo esse histórico né? do, de expulsões violentas dos territórios tradicionais e do confinamento em porções de terra que já eram insuficientes. Né? Então, em decorrência disso, os Guarani Kaiowá se hoje, né, e se veem hoje, e isso sem desconsiderar toda a imensa luta né, pelas retomadas dos territórios tradicionais que os povos vêm travando, é, os povos se veem hoje cada vez mais comprimidos entre os latifúndios né, que têm buscado continuamente se expandir. É, então, era basicamente isso que eu gostaria de apresentar e agradeço novamente pela oportunidade. Obrigada. É, eu vou então passar a palavra para o próximo trabalho. É, o povo indígena Capinauá e o negócio dos ventos. Os possíveis impactos ocasionados pela instalação de um parque eólico em território indígena e a falta de consulta prévia livre e informada. É, o trabalho é da Aida Monteiro de Oliveira e do Sandro Henrique Calheiros Lobo. É isso mesmo? Então, a palavra é de vocês. Se precisar da projeção de alguma coisa, também pode ficar à vontade. Olá, boa tarde, vocês me ouvem bem? Meu nome é Aila, sou estudante de Direito da Universidade de Pernambuco, do Campus Arco Verde, que fica situado no interior do estado, no sertão do estado, e junto com meu orientador, Sandro Calheiros Lobo, a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia, a FACEP, que é também do estado de Pernambuco, e a gente busca é, trazer quais são as formas de justiça indígena, como é que os próprios indígenas é, acabam entendendo esse conceito de justiça e como é que isso é entendido dentro dos tribunais e todas essas questões, e a gente trabalha com três grandes áreas, que é antropologia, direito e história. E para além de tudo isso, eu sou indígena capinauá, da etnia capinauá, que fica situado entre três cidades no interior do estado, que é Tupanatinga, Buíque e Imbimirim, e esse texto ele vem trazer algumas informações acerca de um megaprojeto que está visando o território. E o meu texto vem funcionando também como uma espécie de denúncia. Eu venho tentando trazer, é, dar voz ao meu povo através é, do lugar onde eu estou agora. Do, da minha da minha entrada na universidade e enfim, e a gente está passando por um processo muito difícil que é a, essa questão da instalação desse parque eólico dentro do nosso território. É, o território ele não foi totalmente demarcado, o território que apenas lá, é, no processo de demarcação de terra de 98, o processo, o, a homologação não se deu de forma completa. Pegaram apenas uma parte de que a gente do que a gente solicitou. E demarcaram, e as outras ficou para um segundo processo, um seg a segunda instauração de um GT, que nunca ocorreu desde 98 E desde então, é, essa, esses territórios, essas aldeias que ficaram de fora do processo de demarcação, elas sofrem até hoje com essa falta de amparo legal. E aí a gente já passou por inúmeros problemas acerca dessa falta de, de amparo e, e de pensar que não, esse, essas aldeias que estão fora não são de indígenas e que por isso não precisam de toda essa proteção. E agora, é, em 2021, a gente descobriu a possível instalação de um parque eólico dentro do, do território. Seria dentro dessa área, que não está demarcada, e já se foi... É, feito um relatório simplificado ambiental dos, pactos, dos impactos, dos possíveis impactos em que esse, esse parque traria para a área em que, ele estar, em que ele seria instaurado. Em momento nenhum se cita que aquele seria um território indígena em processo de demarcação. E eles consideram que aquele território é terra privada. Porque, além de tudo isso, a gente tem muitos conflitos com fazendeiros que até hoje solicitam que aquela terra em que foi demarcada era um deles e querem a, a posse. E aí, é, é, são, o projeto tem para 70 aerogeradores, para dentro do, do, desse projeto seriam divididos em 12, em 12 grupos de eólicas, e aí ele ocuparia cerca de 3 mil hectares. E o, o, Luga ah, é. tipo, a interligação entre todos esses, esses, esses 12 grupos de eólicas seriam por estradas de terra que eles abri abririam dentro das nossas matas com 9 metros de largura, e devastando tudo que tivesse pela frente para construir essas, essas estradas. E aí é um relatório que foi, foi construído já com um escritório de advocacia muito conhecido no estado, um dos mais poderosos que, que se conhece, e é, eles não citam nenhum momento é, que vai atingir o, o, o território indígena Capnauá, é, vai atingir também o Parque Nacional do Vale do Catimbau, que é muito conhecido, o Parna, né? e aí eles desconsideram tudo isso e prezam apenas pela questão de que o Nordeste é uma, uma grande fonte de que é propícia para energia renovável, porque os ventos, blá, é, blá, blá, blá, blá, blá. E aí é, a gente acabou descobrindo de forma bem, assim, despretensiosa sobre a instalação desse projeto, porque ninguém do território sabia, ninguém, ninguém, ninguém, e aí encontramos num por um acaso, é, esse relatório e a gente acabou ficando muito surpreendido porque já tinha um projeto de, já tinha um relatório simplificado. E aí a gente buscou todos os, os meios assim, para buscar a, a DPU, a, a, o amparo legal que a gente poderia ter para impedir que isso acontecesse. Estamos buscando é, toda essa essa essa digamos assim, de ajuda mesmo, para que isso não ocorra, mas até agora está tudo em stand-by. E aí, é, a falta de, de consulta ao povo é algo que está sendo muito, como é que eu posso dizer, frisado, porque isso já aconteceu com o território Antes, em 2002, porque devido ainda a essa falta de demarcação do território que já havia sido é, reivindicado, que estava no processo de ampliação, quando foi para é, considerar o Vale do Catimbau como uma unidade de conservação, como Parna, é, incorporou grande parte do território de, uma, de umas aldeias que estavam dentro desse processo de ampliação, e como não tinha algo oficial de que aquilo era território indígena, então Parna acabou consumindo aquela parte parte como vocês sabem unidade de conservação não pode haver vida né? tipo, vida humana que não pode ter por, por conta de toda a questão da preservação só que aqueles indígenas estavam lá antes do Parna e isso foi totalmente considerado e aí essas famílias tiveram que sair dessa dessa parte e se deslocarem para outras unidades outras aldeias o que acarretou em é, grandes problemas, porque tiveram muitas doenças mentais, né? porque é você ser tirado do seu território, ser tirado do lugar onde você nasceu, onde você tem sua ancestralidade. Por mais que você vá para outra aldeia, vá para outro território, não é a mesma coisa, porque a gente cria um vínculo muito, muito forte com a terra. É, a questão também da nossa colheita, da nossa caçada, estavam é, tentando aplicar multas nos indígenas em que estavam tirando... É, as coisas de dentro do, do que se considerou como unidade de conservação para fazer, pegar uns pedaços de madeira para fazer carvão, e enfim. E aí, é, quando foi no, nesse processo de, de reconhecer a unidade do, do Vale do Catimbau como unidade de conservação, eles afirmaram que haviam consultado os indígenas e que eles que eles estavam de acordo, porque achariam que aquilo seria uma maravilha, porque seria uma forma de preservar aquele território de maneira institucional, porque o que os indígenas faziam ainda não era considerado como uma preservação oficial. Só que os indígenas não foram consultados nesse sentido, a única coisa que aconteceu foi uma reunião, uma reunião geral para a população lá do Catimbau, e alguns indígenas participaram e eles apresentaram o projeto e os benefícios. Mas em momento, e aí teve a ata de presença, né? E eles acabaram utilizando esse documento como se fosse uma, como se todo mundo que estivesse ali estivesse é, dando ok para que aquele, aquela unidade fosse instaurada onde eles é, colocaram. E a gente está fazendo muito essa conscientização interna para que se em algum momento alguém chegar é, a gente já ficou sabendo de algumas ofertas que deram que é, colocar dariam escolas de escolas dentro do território creches que essa, essa energia eólica essa instalação dessas torres traria é, muito emprego para a população indígena que eles ajudariam o hospital da cidade vieram com inúmeras promessas e que a gente sabe que não é verdade, porque a gente já sofreu com todo esse, esse processo de falta de consulta que acontece. E aí a gente está se mobilizando no sentido de elaborar um protocolo de consulta. Mas aqui na região Nordeste, é, o protocolo de consulta ele não é muito bem divulgado. A gente começou a, a conhecer agora, através de, da da disseminação do observatório, né, que está tentando colocar um braço do observatório aqui na região Nordeste, e até, é, até por isso, não existe nenhum protocolo de consulta dos povos indígenas do Nordeste. E a gente, fora do Norte, é o segundo lugar onde existem mais territórios indígenas mais indígenas, a maior população indígena. E aí a gente está se mobilizando nesse sentido, para que isso não ocorra mais, né? E é uma luta muito assim, de... Davi contra Golias, mas a gente já está um pouco acostumado e vamos seguindo em frente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Excelente trabalho, prazer estar é, tá aqui escutando você. Então, acho que a gente já abre agora para as contribuições dos colegas e, e, e quem for fazer sugestão nos trabalhos. Eu acho que, que esse aqui no bloco aqui foi, foi excelente, assim, deu para a gente, deu pra gente é, poder aí, é, ter uma, uma, uma discussão muito boa, assim, é, agora sobre isso. E pensando nos trabalhos, é, o trabalho do. Novamente, né, o trabalho do, do Alessandro. É, quando você fala, eu sempre fico pensando no que a justiça de transição não fez, né? Foi a racialização da justiça de transição. A justiça de transição, ela, ela fez toda a reparação, mas ela fez uma reparação é, para brancos, né? Para brancos, uma reparação para a classe média, a gente não está, obviamente, aqui criticando essa reparação, porque, de fato, é, existiram as violações, mas as violações foram para além disso, né? ela foi muito maior aqui do que os, relat os relatórios mostram. Né? Então, há essa ocultação, tanto do, das, das, dos próprios povos e, e comunidades tradicionais, né não só dos campesinos também, né? há essa própria ocultação dentro dos relatórios, é a falta de dados... É, de povos indígenas, povos quilombolas, também nessa mesma nessa mesma sequência, né? Então, acho que talvez falar um pouco sobre sobre essa racialização da justiça de situação que não aconteceu, né? É, nesse sentido. E eu vi que você citou a que a, a eu imagino que seja a Katia Cosique que esteja citada no seu no seu trabalho, os trabalhos dela sobre justiça de transição. Ela foi minha professora na graduação na UFR e ela escreve sobre justiça de transição. Ela é uma excelente ela é uma excelente teórica, assim, é, excelente. do tema. Ela é muito boa mesmo. Então, não tenho nenhuma recomendação assim, para fazer. Eu acho que já está super imperado do tema. Ela é uma pessoa muito boa, assim, e, e nesse tema ela, ela é incrível mesmo. Ela tem esse trabalho sobre, sobre o tema. Uma tempo. grande referência. Sim, sim. É, e daí, para... Pra a gente já vai eu acho que vocês dois estão super assim é, esquematizados no trabalho de vocês aí do DMS sobre essa a realidade a realidade do estado né então é, o trabalho de vocês se desenvolve nessa realidade né que é uma realidade muito específica no, no, no Brasil também então, é uma realidade muito violenta né para gente que vê nos outros estados a questão indígena e daí eu queria recomendar é, para o, o Marco um trabalho que foi orientado pelo professor Marés que comunica muito com o seu trabalho assim, quando eu ouvia você falar eu acho, falei, ah, acho, acho que vai contribuir um pouco com o trabalho dele, que é uma, uma dissertação que foi feita ali no programa de graduação em direito da PUC da para PUC Paraná que é o nome do trabalho é terras fora do mercado né? que ele vai falar sobre essas terras que estão fora do mercado, o que são as terras e povos de comunidades tradicionais, as terras de povos indígenas, povos quilombolas, que não estão dentro do mercado, e o mercado quer se apropriar dessas terras, ou seja, o ódio deles é, para, é quanto à apropriação dessas terras. É. É, um, é uma dissertação que foi escrita pelo Fernando eu acho ele, ele acho que ele é os níticos do hoje ele está orientando o professor, eu vou deixar aqui do lado também a referência, para vocês pesquisar, que está disponível na internet, também o trabalho inteiro dele. E ele fala justamente disso, ele inclusive faz toda essa... essa... É ter essa, essa discussão sobre com Marx. Então, eu acho que o trabalho de vocês, o trabalho dele também pode ajudar você também a desenvolver o seu, né? Eu acho que nessa parte da pesquisa, também, também a interpretação, sei que a gente vai dissertando, né? É bom, é muito bom dissertar. então, encontrar trabalhos assim que ajuda a gente a é melhor ainda, né? Então, eu vou deixar aqui. Quando... Muito obrigado. Imagina. E daí a gente vai para o trabalho da Álvia, da... que é um trabalho muito bem feito, assim muito bem apresentado. É... E daí, a gente quando a gente fala de, de, de, de conflitos socioambientais, a gente sempre pensa assim, ah, vão perder as terras, vão perder as suas casas. Mas existe essa quebra de vínculo com Alia, que é muito forte né dentro de cada povo, enfim, dentro de cada comunidade. Então, a perda desse vínculo gera muita violência, violência psicológica. Né? Não é me, me... realocar e em outra terra que o povo se sente feliz não eu venho a terra não é não é qualquer terra sabe é o território é o território que, que, que aquele povo se tem a sua ancestralidade então acho que esse é um, é, um, é, um, é uma ideia que pode muito bem ser explorada né? essa questão do, da, da relação todo espiritual cultural com o território ela, porque às vezes a gente, principalmente nessa ideia moderna de reforma agrária, que é essa reforma agrária de distribuir terra para as pessoas, mas a gente sabe que esse, esse, existe um limite, né? porque assim, não é distribuir qualquer terra, porque existe a terra, e né? isso acontece também com o Guarani: né? tem a sua terra ancestral, tem o seu território ancestral ali para você reproduzir a sua, a sua realidade do cotidiano. Então, não tem. É, é, a gente precisa é, também se apropriar dessa, dessa questão dessas violações que são psíquicas, esse vínculo comunitário, essas questões que são mais objetivas né, dentro, de, dentro de cada povo. Eu acho que você tem um trabalho muito bom, assim, e tem e, e, para se desenvolver dentro do seu território. Parabéns. E outra coisa que me fez pensar É que eu, eu, eu, eu me recordo Que tinha representação do povo Capnauá no, no encontro do observatório em Brasília Sim, o meu cacique estava junto com a professora e, Clarissa Isso, eu, desculpa, mas é cacique Rogério? Oi? É cacique Rogério? Robério Robério? É isso? Uhum. Ah, sim, sim, tinha representações mesmo no um evento Me lembro que tinha e essa não, dizer, eu também sou da Bahia, sou do oeste da Bahia é, Eu vim para o Paraná Para estudar E a gente tem uma realidade ali A minha comunidade é uma comunidade tradicional de tem um estresse de pasto, Fica nas margens do recorrente Ali as comunidades Enfrentam grandes conflitos São comunidades, são comunidades muito diversas Mas que não tem discussão sobre forma de consulta E uma coisa que sempre confunde as comunidades É mais o que eles fazem já né, que eles acham que aquela audiência pública é uma consulta. E daí essas audiências elas são completamente manipuladas né, pelo interesse, né, pelo interesses, pelos interesses privados. E daí isso que aconteceu com o seu povo acontece com muita frequência com os povos. essa são audiências fraudulentas, atas de, de, de audiências também têm forjadas dessa forma, e a falta de consulta, porque a audiência pública é uma coisa completamente diferente, né? E a falta de consulta que existe nos territórios, né? Que é o, o direito dos povos de ter a sua consulta para além da audiência pública. A audiência pública é para a sociedade inteira. A consulta é para aquele povo, né? Então, é muito importante fortalecer essa ideia de protocolo, né? Cada povo que o seu protocolo, Eu imagino que isso esteja aí fortalecido na comunidade, de com esse interesse participou do Encontro do Observatório, que foi uma troca de experiências né? a gente foi ali, mas a gente aprendeu muito com as experiências que eles, contaram, que eles nos, nos contaram os seus protocolos, e aqui os protocolos que não tinham protocolo também pegaram essa experiência já para se reunirem, se organizarem para, para construir os seus seu documentos. Então, muito bom o seu trabalho, eu deixo aqui aberto para as contribuições. Alessandro? Oi, não, é, é só agradecer né, a Aya, o Marco, o Henrique, parabenizá-los, é, a, a você, Isabel, como a nossa, está dirigindo a mesa, né? Nossa, muito bons trabalhos, né? A Beatriz, o Ramiro, que já apresentaram, né? Muito importante, olha a importância, é, nós estamos aqui com, com pessoas e uma das questões relacionadas de um, de um trabalho de um evento como esse, né, de que a gente pode utilizar da internet, né, do, do virtual, porque pessoas do país inteiro, né, de longe, né, e nós estamos dando a oportunidade de, de trocar ideias aqui, e até agora, nossa, aprendi demais. É, só falar para o Marvin aí que, que uma coisa curiosa, eu, eu participei de uma missão humanitária na Reserva Indígena de Dourados e eu visitei a casa de reza do, do cacique Getúlio, num domingo, e para amanhecer segunda-feira eles incendiaram a casa de reza do cacique Getúlio, né? E, sim, todo mundo muito chocado, né? Uma missão humanitária com 300 universitários, nós estávamos acampados dentro da reserva, né? E algo muito curioso foi que começou a distribuir, assim, entre os participantes da missão humanitária que ia ter uma um castigo por conta da queima da reserva da casa de reza, né? E curiosamente um terço de, do, dos, dos missionários, né, ficaram doentes. Então assim é muito engraçado essas questões quando envolve a, a, a, a, a ideia da cultura, né, tradicional, como que isso influencia, impacta é, aquelas pessoas ali, universitárias, a maioria da área da saúde, e acreditar que estavam ficando doentes por causa de uma crença, assim, aquilo me chocou profundamente. Eu, da área do direito, no meio do um monte de alunos da área da saúde, é, acreditando é, que estavam ficando doentes por uma crença, não por nossa culpa mesmo, que nós estávamos, uma grande quantidade de pessoas, num acampamento um pouco precário, sabe? Mas, assim, o que mais me chamou a atenção foi esse ódio, com, com o Marco Henrique que mencionou. E a gente ter assistido essa casa de reza ser queimada, sabe? Aquilo me chocou tremendamente. E, e quantas casas de reza foram queimadas recentemente ali no Mato Grosso do Sul? É, é algo, sim, para se chocar mesmo. Assim. É Desculpe infelizmente. Sim, professor. Infelizmente é quase que uma epidemia de intolerância religiosa né, dentro do, dos territórios Guarani e Kaiowá. É, e eu acho que denota também, né, lógico, que a cultura e a religiosidade dos povos são importantes por si só, mas expressam também é, essa contraposição que existe, né, entre um modelo de produção voltado para a natureza, para a sustentabilidade, né, para a agrobiodiversidade, e um outro modelo de produção que é voltado só para acumulação, que não se importa se vai degradar, se vai matar, né, então... Justamente essa intolerância religiosa, essas denominações que incentivam isso, elas começam a aparecer dentro dos territórios indígenas, a partir do momento em que o agronegócio também vai se expandindo, né? Então, assim, não é uma coincidência. Enfim, mais alguém? Se não seguimos aqui... o as nossas apresentações, já partindo do que eu acredito que seja o nosso último bloco aqui de apresentação, dos três últimos trabalhos. É, o trabalho, o próximo trabalho, então, é Conflitos Socioambientais na região Oeste de Santa Catarina, da Carla Graciani, é, Júnior Tônia Lutiski e Renan de Souza Rezende. Esse trabalho, então, deixa a palavra a PQA. Isso a Carla esteja aqui conosco. Eu vou passar os seus, os seus slides, é isso, né, Carla? É isso. Vou projetar aqui para você. Posso fazer isso? Pode fazer um favor. Claro, fica à vontade para falar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Só vou aguardar a projeção aí. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, então, eu vou apresentar um trabalho que a gente fez para esse evento, né, pesquisou para esse evento, não é a linha dos meus orientadores, professor Junir Antônio Lutinski e Renan de Souza Rezende, é outra linha, né, de pesquisa deles, eu sou mestranda do curso de, do programa Ciências Ambientais da ONU Chapecó, e vou apresentar, então, a pesquisa Conflitos Socioambientais na região oeste do estado de Santa Catarina. É um recorte, né, é uma revisão é, da literatura científica, é, mas é uma revisão integrativa, né, então saindo um pouquinho do segundo bloco aí, do bloco dos indígenas, né, indo para a questão é, da colonização europeia no sul do Brasil, dos colonos, agricultores, enfim pode passar isso. Então, aqui só para localizar onde fica a região oeste do estado e algumas uh, fotografias das famílias uh, de origem italiana e alemães alemã, e são famílias numerosas, né, então que viviam da extração de madeira, uh, eles tinham a criação de suínos, usavam o gado, aí o, os bois, né, para tração animal, e produziam seus próprios alimentos, eles eh, também tinham habilidades artesanato, do artesanato, enfim, pode passar. Aqui uh, trago de novo o mapa, então, mostrando eh, que o nosso estado, ele tem um relevo bastante acidentado, e temos a bacia do Rio Uruguai, que propicia a instalação das usinas hidrelétricas no mapinha menor aí tem uma, uh, tem um, um, um pontinho aí vermelho, né, uma piramidezinha que mostra a usina hidrelétrica de Ita uma das maiores, né, do mundo, inclusive, temos a, a Foz do Chapecó e também temos a Machadinho, que eu não coloquei imagem aqui, mas são três grandes usinas da nossa região, e a Beatriz, minha colega, também, falou um pouquinho, né, sobre as problemáticas que a gente tem com a instalação das usinas hidrelétricas é, aqui, né, na nossa região. Pode passar. Então, esse trabalho, ele tem abordagem qualitativa, não só, né, é também um trabalho de, de números, né, ele é quantitativo, é, de caráter documental, a gente fez a pesquisa na, no Google, é, também consideramos as dissertações e teses, além dos artigos, a consulta foi feita em 25 de setembro, e a gente utilizou os descritores, conflitos socioambientais e a questão do oeste de, do estado, né, de Santa Catarina. Pode passar. Então, a gente utilizou a metodologia de Bardim, 1977, então, os meus orientadores, eles... É, me apoiaram nessa questão da metodologia, né, mais propriamente do que no assunto em si, né, então a gente seguiu as três etapas do método, a pré-análise, a codificação das informações extraídas, uh, e o, os resultados, né, interpretando os dados que a gente conseguiu da, da, da busca. Então, foram 120 trabalhos, porém a gente considerou 23 no total, 13 artigos, seis dissertações, três monografias e uma tese. Pode passar. Aqui, então, dos artigos, a gente é, observou 38,5% que tratou mais dos assuntos voltados às usinas hidrelétricas, as questões dos conflitos com as comunidades ribeirinhas, a questão dos pescadores, das comunidades aí, da questão cultural, enfim. São muitos conflitos, né, relacionados é, uh, com a instalação das usinas hidrelétricas. É, de, então, foram em torno de oito trabalhos, né, no total de 23 aí. Uh, 15,4% foi em relação à biodiversidade, a questão da conservação, né, é, de se utilizar sementes, é, não modificadas geneticamente, enfim, 15,4% foram questões mais é, da esfera política, né, e 7,7% foram é, temas variados, que a gente pode estar citando a questão da produção agroecológica, é, a questão da, da suin, suinocultura, que é uma, uh, é uma, atividade muito produtiva na nossa região, né, e também a questão do uso das matas ciliares para agricultura, que também geram conflitos. Você pode passar, fazendo por favor? Das monografias, então, cada uma tratou de um assunto, é, uma delas sobre a interferência humana nos processos ecológicos, a outra sobre as contradições dos, dos sujeitos sociais, que a gente né, vive esses conflitos, e a questão também uh, social, né, ali acho que é, talvez tenha proximidade no, nas duas, uh, nessas duas monografias. E, e eu cito também as dissertações, é, que não está aqui projetado, mas é, que trataram de temas diversos também. As dissertações, elas trataram do uso das APPs, Uh, do, uh, que os agricultores fazem uso, né, porque é, as propriedades são pequenas, uh, elas não são tão grandes, né, então é, a gente lá no, é, na colonização eles se instalavam em pequenas propriedades, de no, não mais que 30 hectares de terra, né, então eles eles utilizavam também a margem, né, dos rios para fazer a sua produção, e isso também a gente sabe que dentro da legislação não está é, de acordo, né. Então, outras dissertações trataram da questão da produção agroecológica, da sua produção até a comercialização, que também tem alguns é, empecilhos e conflitos, a questão da exclusão e do isolamento social, em virtude é, de todo esse setor produtivo que a gente tem aqui no Oeste, até em questões de financiamentos, né, onde cada produtor se encaixa, enfim. Uma questão curiosa também é quanto às praças e as áreas verdes que Chapecó possui, né, dentro de questões e de conceitos legais, existem alguns conflitos, e e também o parque insta, instalado próximo à Concórdia, que é o Fritz Plaumann, que tem questões é, de delimitações de territoriais. Ah, a tese, então, ela tratou de movimentos dos pequenos agricultores, discutindo a, soberani, a soberania genética e a soberania alimentar, né? Uh, aí, é uma resistência em, na questão das sementes. Pode passar. Aqui, então, da, dos trabalhos que a gente uh, é, assim, selecionou dentro dos descritores, de as instituições, então, que que mais, que, que tiveram a sua porcentagem ali de trabalhos, a Uno Chapecó, 34,8%, por, por a Universidade Federal de Santa Catarina, também na mesma uh, porcentagem, aí a fronteira sul, que também é da nossa região aqui, é com 8,7%, aqui tem um dado equivocado da, uh, da Universidade Federal de Pelotas, que é 7,7%, mas é 4%, então, todas as demais ali, 4%, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo, que seria a da tese, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, é, essas outras é, trataram de questões mais gerais do Estado, né, mas que não são é, diferentes da nossa região, também considerando, então, que são conflitos socioambientais da nossa região. Pode passar. Aqui foi mais a título de curiosidade mesmo, é, que os trabalhos, então, a maioria deles foram, o primeiro autor é, foi feminino, é, levando em consideração a metodologia de Bardin. As considerações finais, então, a gente conclui que a maioria dos conflitos aqui, de acordo com a literatura é, que a gente selecionou, que a gente conseguiu, né, Uh, fazer dessa busca, a gente percebe que são conflitos dos processos produtivos que a gente tem na, na nossa região, é questão da agricultura, a questão da produção de energia elétrica, enfim, e o que chama atenção também é que apenas um trabalho da suinocultura foi encontrado como sendo é, um motivo de, que gerou conflitos, assim, né, e as, uh, esses, as, os autores desse trabalho eles colocam que uh, uma alternativa seria a instalação de biodigestores para o uso desse, dessa agroenergia, o biogás. Então, um dos problemas seria a questão né, do, dos dejetos de suínos. É, pode passar aqui as referências, então, algumas delas, né, e eu finalizo o trabalho agradecendo, né, a oportunidade, agradecendo a atenção, agradecendo ao, ao programa de pós-graduação Ciências Ambientais da UNO Chapecó, e a CAPES, que é a financiadora, então, também é, do, do meu mestrado. Obrigada a todos. Muito obrigada, Carla. Aqui para o nosso próximo trabalho, que é cercamentos ambientais, modos de uso dos recursos e conflitos socioambientais no estado do Paraná, da Ana Carolina Rocha. Então, Ana, a palavra é toda sua. Se precisar Obrigada. de alguma coisa, daí só avisar. Obrigada, Isabel. Eu vou apresentar por aqui, tá? A aqui. Eu tinha... Tá aparecendo a tela? Não estamos vendo. Tá. É que daí, faltou dar um ok aqui. Agora vai. Ah, agora sim? Sim. Tá. Deixa eu colocar no modo apresentação, porque eu vou mexer. Bom, então a, meu nome é Ana, eu sou cientista social pela UFPR e mestre em antropologia social pela UFSC, e hoje eu vou apresentar um recorte do meu trabalho, de dissertação, que como a Isabel falou, se chama cercamentos ambientais, modos de uso dos recursos e conflitos socioambientais é, no estado do Paraná. Ah, eu só quero fazer um parênteses antes de continuar, eu defendo meu trabalho lá em 2015, e hoje eu não estou mais na academia, mas eu achei importante apresentar meu trabalho nesse evento devido à sinergia clara, né, que tem do... Do tema com o meu trabalho, tema do evento, mas pra, também porque eu entendo que as nossas etnografias FIAs podem ter desdobramentos importantes e após a sua publicação, né, é importante que elas sejam ressignificadas, vistas, enfim, úteis talvez para outras pessoas e também porque infelizmente lá no final eu trago isso os conflitos ainda existem né e a gente sabe quem trabalha com conflitos sabe que o conflito não, não acaba de um por outro mesmo depois de tanto tempo então os conflitos na região se mantêm então é um é motivo de eu achar importante ressignificar e trazer precedente mesmo fora da academia e agradeço ao pessoal do, do evento por permitir que eu participasse né? bom aqui eu vou falar da apresentação a minha, é, minha apresentação é explicando rapidamente o objeto e os, e os objetivos da pesquisa que teve como foco a comunidade rural e quilombola de Batuva e como objetivo analisar o processo de criação e implementação da área de proteção ambiental, a APA de Guaraqueçaba, e seus desdobramentos na comunidade de Batuba. A discussão visa analisar os impactos desse processo de implementação da APA em relação à a, a né, a comunidade, e observar como a implementação dessa, junto com outros instrumentos uh, que, que permeiam a questão ambiental, desencadeou um, um conceito que eu elaborei, que se chama cercamentos ambientais. Tá? Uh, antes eu falar do método, aqui ao, do lado tem uma frase do professor Hilton Gonçalves, ele escreveu um livro, ele é morador da comunidade, e eu não vou ler, enfim, por tempo, mas depois posso passar para vocês, sobre como ilustra, como é complexo viver no que eu trago agora com os ambientais, mas basicamente nesses conflitos socioambientais que ocorrem a partir da, das questões de preservação ambiental. Tá. Sobre o método utilizado, é o né, eu também fiz observação participante, é, muitas entrevistas em profundidade individuais, e eu fiquei na comunidade por três meses, morei três meses nela para poder realizar o campo. Bom, aqui rapidamente, sem me aprofundar, mas acho que é importante contextualizar, Guaraqueçaba, né? Então, quem é, o que é Guara, onde fica Guaraqueçaba? Fica no litoral norte do estado do Paraná, tem uma população total de 8.280 pessoas, em situação de pobreza nós temos 4.724, isso já vai apontando cenários né, da, da questão local, a população rural é de, é, de 5.188, e mas quase 100% da área, 98% da área do município é de preservação ambiental. E, em cima do, do território, existem oito unidades de conservação, fora a questão da, do Lago Gunar, enfim, a região do entorno, pensando apenas no Guaraqueçá. Isso, obviamente, gerou conflitos socioambientais bem complexos. Aqui também algumas informações sobre Batuva, no meu trabalho de mestrado eu me aprofundo em questões de identidade, enfim, o que obviamente não pude é, trazer aqui devido ao tempo, mas então vou falar rapidamente sobre, né. Então, é, a formação e o, que, o qual o contexto de Batuva, né. A partir da instalação da AP de Guarqueçaba, tem início os conflitos socioambientais referente ao uso da terra e dos recursos. Uh, ela foi certificada pela Fundação Palmares como quilombola em 2006, a sua formação, né? Enfim, é, formada, as pessoas que vieram para formar a comunidade é, remetem lá ao Vale do Ribeiro, lá nos anos de 1800, Bolinha. O primeiro a chegar foi Américo Pontes, que é um ex-escravo, isso é importante para entender algumas relações identitárias de Batuva. E as famílias que fizeram Batuva, que está na etnografia, são Pontes, Xavier, Barreto, Pires, Dias, Gonçalves, da Silva, França e Pairo. Aqui eu não me aprofundo, mas dentro do meu trabalho, tudo isso é importante para entender que, além da questão dos conflitos socioambientais, tem uma questão identidade, identitária que também foi impactada pela questão ambiental. Aqui apenas para ilustrar o mapa da, das comunidades do Vale do Rio Guarqueçaba, né? Batuba fica ali em Visa com São Paulo, e é a frase de um dos meus interlocutores sobre a história do, do Américo Pontes, né? remetendo a questão da a questão de quilombola, enfim, a vinda do Américo para a comunidade, ele foi muito importante, ele que fez a divisão das terras, enfim. Bom, aqui no slide 5, eu passo a pensar mais a questão do, do conflito em si, né? de início, as reservas de proteção ambiental que existem em Guarapessá, são oito, como eu já falei. Na década de 80, o município tem quase toda sua totalidade transformada em reservas de proteção ambiental, e nessa década, só nessa década a gente tem a criação de três importantes unidades de conservação, que é a estação ecológica, que a gente sabe que é bem restritiva, a APA, que não deveria ser tão restritiva, porque permite a presença das pessoas, né, mas se tornou muito restritiva e impactou demais a vida da, das comunidades, e o Parque Nacional de Superagui, que também tem diversas restrições. Mas aqui é um quadro, no um trabalho não tem, mas aqui dá para ilustrar, tem... Várias outras tipos de unidades de conservação na, em Guaraqueçaba. Bom, e daí com isso passa a ter a ideia de uma vocação ambientalista de Guaraqueçaba. Esse movimento da criação das reservas ambientais e também o um movimento de cientificação da preservação ambiental que passa a surgir em Guaraqueçaba assim que essas unidades uh, são criadas, principalmente com a ida de ONGs, várias trama, é, vários outros institutos, enfim, o um trabalho, não profundo nisso, mas só para mostrar que existe essa presença massiva, massiva de, uh, enfim, entidades ambientais, a região passa a ser compreendida como predisposta a ser uma área de conservação e preservação. E o que acontece? Essa é a identidade, né, esse conceito de vocação ambientalista atribuído agora que estava, é que foi construída, né, por por essa conjunção das criações da, das áreas e a cientificação do movimento ambiental regional, fez com que os, as áreas, as áreas não, perdão, a, o, a, a agricultura de subsistência, as atividades de subsistência em geral, passem a ser consideradas uma ameaça a essa vocação. Uh, aqui eu vou falar um pouco da fundamentação teórica, uh, né, sem, sem aprofundar, mas bem como todos sabem, existe uma ampla gama de autores que estudam conflitos socioambientais diversos, né? eu não sei mão daqueles que focam nos conflitos desencadeados pela instalação de reservas ambientais, ideia que tem a Gujá, Peluso, nenhuma Barreto e Ores que estudaram em diversos locais do mundo, né? desde Java, a África e a Amazônia. O que, que esses autores têm em comum, que é o que eu gosto de destacar, é que eles observam que o surgimento dessas reservas ambientais principalmente alguns conflitos, né, decorre num contexto amplo de interesses que vão além da dita conservação ambiental, vale, autor, é. então a discussão deles é mais contextualizada e, e, e crítica, né, digamos assim. Esses autores também, muitos deles lançam a mão do Thompson, que é o autor que eu, que eu lancei não para criar o conceito de cercamentos ambientais, então por isso que eu dialogo com eles. Bom, a partir da discussão dos autores diversos que estudaram os conflitos socioambientais, eu lancei não mão das discussões do Thompson, Uh, que também estudou cercamentos lá na Inglaterra de 1800, no século 18, né? Então, o cercamento de lá em um outro contexto, né, mas tem um conceito, né, de conflitos sociais com quais os camponeses também viviam, dos camponeses que viviam dos recursos florestais, passam a ter, por causa do fechamento do mato, da criminalização das suas atividades e, junto a isso, diversas leis restritivas, que impediam a realização de suas atividades normais de subsistência. Não que, que consistiam um cercamentos no Conselho de Tonto. Né? É, na privatização das áreas de floresta, que eram de uso comum dos camponeses. Concomitantemente ao processo de instauração da lei de cercamentos, né, ele demonstra o Thompson, a ocorrência da criação de um conjunto de leis que passaram a criminalizar as atividades e os camponeses, que os camponeses desenvolviam. E aqui eu chego... No, no conceito que eu, queria, que eu criei a partir da dissertação da, do campo, né, da etnografia e essas leituras, né, que são cercamentos ambientais, que consistem, né, eu vou ler aqui para deixar bem claro, na conversão das áreas inicialmente utilizadas e manejadas de forma comum por grupos sociais locais em propriedades tuteladas pelo Estado. Que, monop que monopolize e controla o acesso e o fruto dos recursos por meio de discursividades, que é a questão né? a discursividade ambiental é bem forte, como não proteger a natureza é complexo, né? como dizer não, enfim, é, é, o discurso é muito importante. As leis e as práticas de conservação ambiental para legitimar legitima, a, a intervenção sobre essas áreas. Então, esses ambientais desencadeia o conflito junto às populações residentes, porque vão reagir contra as ações proibitivas que impossibilitam a manutenção dos seus modos de vida e da subsistência. Então, nem sempre existe a expulsão. Por exemplo, da APA de Guaraqueçaba, as pessoas não são obrigadas a sair, mas todo o emaranhado que se forma ali de leis, de, de, enfim, das regras do, da APA, enfim, às vezes, leva elas a saírem, né, porque elas também não conseguem manter a subsistência padrão delas. Bom, aqui, é, eu achei importante trazer uh, a ideia do habitante de cercamentos e enfrentando os conflitos. Nessas dois slides, eu vou ler, passar rapidamente, só para mostrar, ilustrar, cada etapa desse surgimento desses né? enfim, de, na vida dos, dos moradores de Batuba. Então, a chegada da APA, eles comentam que eles não sabiam, ocorreu, ocorreu de forma horizontal, né, então eles não foram informados, muito menos comunicados, ou, enfim, consultados, dialogados sobre. Aqui tem um relato sobre como as pessoas acabaram depois sabendo de boca, né, não sabiam da, da existência disso. Depois da chegada da APA obviamente, as fiscalizações, e aqui um relato bem complexo e violento, né, de pessoas presas, é que ele fala, que pessoas que levaram tiro para a polícia, por causa de caçar ou de roçar, derrubada de palmito, ah, enfim, é, é, as histórias são bem pesadas, né? Aqui a ideia de pedir licença para viver ainda, vivendo nesse cercamento né, ambiental, é no sentido de que as pessoas até então, ok, chegou, vamos tentar se adaptar, mas é, é, é muito, tão restritivo e tão complexo que as pessoas não conseguem as licenças, né, então pedindo licença para viver, para poder ter a subsistência, mas ao mesmo tempo elas não conseguem, demoram e acabam desistindo, é muito complexa essa questão. A parte da repressão policial, né, então isso é bem forte, né, se você, você descumpre a lei, então você vai uh, ser julgado, enfim, perseguido por isso, então a repressão foi muito forte, eles falam que teve um período ali nisso que era quase o diário, né, prendiam, levavam, apanhavam, Teve um cara que apanhou tanto aqui, tá, o relato, que tinha uma úlcera que ele acabou falecendo, né, coisa a polícia Florestal Então, assim, a, esses conflitos esse dentro desses cercamentos ambientais são vivenciados na pele, como todos nós sabemos, e, e tem consequências muito graves, né, para além da subsistência. E aqui um exemplo rápido, né, dos múltiplos impactos é, culturais, ainda dos demais, né, que ali, mas uh, os mutirões que eram comuns deixam de existir porque você não faz mais roças com tamanho suficiente para fazer o um mutirão. Com isso, as festas também deixam de existir porque não tem mutirão para fazer uma festa depois. E com a chegada da questão ambiental, as identidades também mudam, né? Antes a, o tema era batuvanos e aí eles estavam em sítios, agora eles são titulados comunidades e são tradicionais e tudo isso também interfere um pouco no bastante na verdade na, na questão identitária deles né? que eu infelizmente não pude aprofundar aqui mas o meu trabalho se quiser depois pode é, dar uma olhada aí aqui o que eu trago eu achei importante é um exemplo da ressignificação perdão no meu trabalho nove anos após o campo e sete depois da publicação que é a comunidade de, de, ao lado de Batuba, que é a comunidade Rio Verde, que é uma, uma comunidade, a gente chama de comunidade Irmã, que também é uma comunidade que foi certificada em 2006 como quilombola. Teve um ganho de causa contra o INCRA, e o INCRA foi obrigado a realizar, dar início, à criação do cronograma para demarcação da terra, de em quilombo, né, da, da demarcação da terra. E o que eu, que eu soube né, depois desse tempo, daí a primeira imagem é isso, a da, de como o trabalho que a gente realiza, que eu realizei nesse caso, foi importante para fundamentar o, o ganho de causa junto à defensoria pública, né, então aqui a primeira imagem é a fala de um, de um dos moradores que eu não identifiquei, né, por óbvio, agradecendo, né, lembrando também do conflito que eles têm da, da questão de empresas, que estavam muito forte, né, então ele agradece o trabalho, do meio é o... O despacho da ação civil pública que deu de causa à comunidade, né? E o último, a notícia do, do. A notícia sobre a obtenção, né? Do, do Grande causa, né, da Defensoria Pública, perdão, que a comunidade teve grande causa e toda a luta que a comunidade de Rio Verde tem, teve, né, para conseguir isso. Ainda não foi demarcado, mas já, já, o Ímpera já precisa agora dar início eu fazer o cronograma e, enfim, iniciar os trabalhos. Aqui é o link do A matéria. E por fim, eu não sei vocês, mas eu sempre, quando faço trabalhos de conflito, no trabalho eu não ponho fotos, né? Por questões óbvias, eu não quero identificar de nenhuma maneira os meus interlocutores e colocá-los em alguma situação. Né? Mas eu coloquei algumas fotos só para ilustrar para vocês conhecerem Batuba, né? Vi um Batuba. Então, Batuva essa comunidade rural bem no interior é, do, de Guaraqueçaba. Então, tem algumas fotos das roças, do palmito, do banana, cortando o palmito, uma igreja. Ah, aqui a questão da, da, do milho de farinha, a fabricação de barco, tudo isso também muito impactado com a questão ambiental. Eu aqui, durante o trabalho de campo. E é isso esse é o contato, agradeço o tempo, né, e fico à disposição para compartilhar, a Obrigada. Obrigada, Ana. É, então, vou passar aqui para o nosso último trabalho, a gente seguindo com as apresentações, daí depois a gente abre para o debate. É, o último trabalho é o Direito Humano Fundamental à Alimentação Adequada e à Agroecologia, da Lorena Cristina Moreira e da Anne Giraldi Pimentel. É, só o parênteses aqui antes da Lorena começar a falar, que a Anne é, eu tive a grande oportunidade de ter aula com a Anne inclusive tem o um livro dela, né, que ela publicou, que é a tese dela, que é uma, uma grande teórica, enfim, do direito à alimentação. Fico muito feliz no, aqui no coordenando o grupo, que tem um trabalho que ela também participou. Mas a palavra é toda sua, Lorena. Boa tarde. É, só um pouquinho que eu acho que a minha câmera não está ligando aqui, deixa eu só ver o que está acontecendo. De fato, a gente não consegue ver você. Vamos lá. Agora acho que dá, certo? Sim. sim, agora está ótimo. <risos> boa tarde. É, boa tarde a todos presentes. É uma satisfação estar participando aqui, né, meu é a primeira vez. Enfim, eu sou orientanda da professora Anne, ela é minha orientadora. Eu sou mestranda aqui no programa de pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. E também sou professora universitária e advogada. É, enfim, ah, esse é o título, né, aqui da agroecologia. Na verdade, só fazendo um pouco um adendo aqui quanto à temática... É, quando eu iniciei né a seleção aqui no, no mestrado, eu não falava de agroecologia, viu? Ai, me perdoe se esse seu nome é. É Isabel. Isabel. Então, foi até a professora que foi assim, uma grande incentivadora para eu falar de violência, feminismo... É, né, violência no campo e feminismo, questão de gênero, mas não da agroecologia. Então, eu mudei muito a temática, é, enfim. Bom, é, a temática ela faz parte aqui de, da construção né, da minha dissertação de mestrado, então eu tenho aqui um resumo expandido parcial no meu momento, porque eu sou discente é, um pouco. É, sou discente esse ano, tá? Então, eu tô com resultados parciais ainda da construção. Bom, é, o, o tema hora aqui proposto, né, ele, o direito humano fundamental alimentação adequada e agroecologia, ele é, faz parte da minha pesquisa, né, de gênero, feminismo e violência é, no campo, a, da minha construção, da minha dissertação. Então, é, o que que o direito humano à alimentação? é que o alimento, ele fornece a energia e os nutrientes necessários para a formação de inúmeras substâncias, que são fundamentais para o crescimento e sobrevivência de seres vivos, sendo é, uma necessidade vital. No entanto, é, apesar de reconhecido pela nossa Constituição Federal de 88, esse direito não vem sendo concretizado, né? situação agravada até pela, né, pela pandemia da Covid-19. Então, segundo a a ONU, a alimentação e agricultura, o Brasil voltou ao mapa da fome no ano de 2021. E o relatório elaborado pela FAO, né, é, mostra que os anos de 2019 e 2021, nós tivemos 15 milhões de brasileiros que passaram fome. Além disso, o estudo também verificou que 3 em cada 10 brasileiros não sabe se vão fazer a próxima refeição. É, em 65 milhões de brasileiros encontram-se em dificuldades para se alimentar nesse mesmo período. Então, diante dessa situação, é, o estudo tem como objetivo traçar um histórico sobre o direito à alimentação adequada e analisar se o Estado brasileiro tem implementado políticas públicas para essa efetivação desses direitos. Além disso, verifica-se que essas políticas tem contemplado o fortalecimento da agricultura familiar e agroecológica. Percorrente a história recente do Brasil, mais precisamente após a colonização europeia, podemos afirmar que o problema da fome sempre esteve presente, embora tenha havido a construção de um direito humano ao alimento, pouco se fez efetivamente para se concretizar. No Brasil, foi referência mundial com suas políticas públicas, o que não durou muito tempo pois atualmente vive-se um grande retrocesso nas ações do Estado, inclusive em relação à agroecologia, como alternativa ao problema de insegurança alimentar no Brasil. Por meio do método hipotético dedutivo, com a técnica de revisão bibliográfica e de normativas, trazemos a agroecologia como hipótese de sistema alimentar, político e de cosmovisão para uma produção alimentar saudável com respeito aos, às legislações baseadas em sementes crioulas, sem uso de agrotóxicos, contra o patriarcado, com apoio à agricultura familiar e aos movimentos sociais de luta pela terra. No âmbito internacional, o direito à alimentação adequada, ele é reconhecido é, pela primeira vez né, na Declaração da Universal dos Direitos Humanos, seu artigo 25. Então, o cenário, após o fim da Segunda Guerra, falando do momento histórico, originou-se num processo de preocupação internacional a respeito de temas de garantia da dignidade da pessoa humana. O direito à alimentação é um direito humano fundamental, mas não há necessidade de ser efetivados por políticas públicas. É, políticas públicas em programas e projetos estatais que visam assegurar minimamente de cada brasileiro, possa ter o seu direito ao trabalho, ao alimento, à saúde, à sobrevivência com qualidade de vida. Então, nesse, é, nesse mesmo sentido, as conferências da ONU, é, desde a de Estocolmo de 72 até o Rio+, mais 20, reconheceram o direito não só à alimentação, mas o que se chama de desenvolvimento sustentável. No ambiente da América Latina, a Cúpula Mundial de Alimentação, cinco anos depois, em 2001, resultou a criação de um grupo de trabalhos intergovernamental para a implantação de mecanismos de concretização do direito à alimentação. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificados pelo Brasil por intermédio do decreto nº 591 de 92, reconhece expressamente o direito à alimentação no seu artigo 11 Além disso, reconhece que é direito fundamental por toda pessoa estar protegida contra a fome. Já no Pacto de São José da Costa, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ratificados pelo Brasil, pelo decreto 592 de 92, apesar de não estar expressamente o direito à alimentação, reconhece por meio de todo o seu texto protegendo a dignidade da pessoa humana contra a miserabilidade. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, agora o Pacto é, de São José da Costa Rica, ratifica no Brasil é, sobre o decreto 678 de 92, é, em que pese não falar especificadamente sobre alimentação ou fome, mas reafirma o direito à dignidade da pessoa humana, quando todo tipo de miséria. É, quase 15 anos, então, depois da promulgação da Constituição Federal, de 88, é, o senador Antônio Carlos Valadares, foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, a fim de inserir expressamente o direito à alimentação como um direito social, no artigo 6º da, da, da Constituição. É, apesar de sete anos de tramitação, a proposta foi aprovada e promulgada na Emenda Constitucional 64 de 2010, que reconheceu, então, o direito à alimentação como um direito fundamental social. Já no ano de 91 é, antes mesmo do Brasil ratificar as convenções internacionais que tratam sobre o direito à alimentação, o Partido dos Trabalhadores propôs a criação de uma política de segurança alimentar, que foi utilizada pelo governo de Tamar Franco em 93, para então a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. A política nacional de segurança alimentar, por sua vez, só foi criada no ano de 2006, com a Lei 11.346 de 2010 e o Decreto 7272, tornando-se então uma política pública. No entanto, desde os entraves do acesso justo e igualitário à terra, provedora dos alimentos indispensáveis às existências humanas, a, a negação dos povos africanos e indígenas como pessoas humanas, as violências contra os camponeses sem terra, até a morosidade da edição de leis para reconhecimento do direito humano e, fundamental, alimentação adequada, em é um Estado que mais parece servir o mercado capitalista. Já no Brasil, pouco se fez, que tem se destruído o que, após o golpe do Estado, ocorrido em 2016. A explicação para a existência da fome como parte de estrutura do desenvolvimento social ela é dada pelo processo histórico da modernidade que considerou a natureza como mercadoria, que o ser humano deve se superar e dominar, uma vez que as sociedades naturais estão ligadas à natureza. A própria modernidade ela é a raiz dos ideais capitalistas, que até hoje continuam considerando os povos tradicionais e originários como um entrave do desenvolvimento do ponto de vista estritamente economicista. É, assim, então, basta compreender que esse processo, ele é o ponto de partida para compreender a situação atual brasileira, na qual o país, após mais de 10 anos sem configurar no mapa da fome, é, volta a estar presente né, na famigerada lista no ano de 2021. Então, nesse processo histórico, considera-se que a modernidade expulsou a natureza, transformando-se em mercadoria, o capitalismo, tudo que se torna mercadoria no sistema capitalista de produção, inclusive o alimento, a qual se tem acesso a pessoa com condições materiais de acessar ao mercado. Assim, tudo que era natural foi considerado como um inimigo. Nesse processo histórico, o Estado assume um papel importante de instituição política de modernidade, que é capaz de regular, regular, regular o mercado. Contudo, historicamente, as relações de poder e dominação não têm se demonstrado favoráveis às classes menos, menos favorecidas, exercendo a dominação por interesse de desenvolvimento de forças capitalistas, privilegiando os poucos em detrimento dos muitos necessitados. É a exemplo disso, temos a violação dos direitos humanos ao alimento e a extinção, então, do conselho pelo governo Jair Bolsonaro, do ano de 2019. É, pela medida provisória número 870, né, convertida em lei 13.844 de 2019. Em contraponto, a agroecologia, então, ela emerge nos demais, nos debates atuais sobre a produção alimentar, principalmente diante do crescimento do lucro agronegócio, como as commodities, em detrimento da situação das populações mais pobres e que sofreram mais profundamente os impactos da pandemia. A agroecologia, então, ela é vista como a produção de alimentos para além do não uso de agrotóxicos, que se preocupa com a natureza, com a diversificação da produção, com as práticas agro, agroflorestais, com a não mecanização completa do trabalho, com a policultura, com os saberes e práticas tradicionais sendo antagônica ao modo de produção capitalista. Ao considerar a agroecologia uma ciência para o futuro sustentável, ah, ela é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a transição de atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilo de desenvolvimento rural e de agroecologia sustentáveis. Por outro lado, então, os desafios para essa transição são enormes. A partir do ano de 2016, né, com o golpe que o Estado foi imposto ao povo brasileiro, impondo um ritmo de destruição de políticas públicas que davam sustentação e efetivação ao direito humano e à alimentação, dentre outros, como os direitos trabalhistas e previdenciários. Muitos das estruturas dos programas de políticas públicas têm sido destruídas como o Programa Fonte Zero, e políticas como o PAA, né, como foi extinto na MP 1061-21, convertida pela lei 14.284-21, na qual institua o Alimenta Brasil, que está sem regulamentação até hoje, portanto, sem efetividade. Além disso, temos o Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica, que é o PNAPO, que é uma política que nunca saiu do papel. Concluindo, então, é... Essa parte né, do, do estudo da, da minha dissertação, observa-se que os países então, latinos americanos vêm reconhecendo o direito à alimentação nas suas constituições, como, por exemplo, no Brasil, né, na nossa Constituição. Apesar das políticas públicas que foram desenvolvidas entre o ano de 2003 a 2015, sobretudo o PNAPO, Plano Nacional de Agricologia e Produção Orgânica, e a criação do Programa Fome Zero, né, é, que envolve as políticas PA e a PNAA. Importantes políticas de fomento da agricultura familiar e agroecológica. Na atualidade, então, vem sofrendo vários golpes que têm levado à sua extinção ou a não realização. Vivenciamos, então, um retrocesso na atualidade. Se olharmos a situação que o país vive desde 2016, após a, depois, é, após, né, a questão aí da presidente... Dilma, o aprofundamento das políticas neoliberalistas agravadas em 2008 pela ascensão de um governo que, de extrema direita ao poder. Pode-se concluir, então, que o Brasil está no mapa da fome, sobretudo pelas políticas de austeridade, como a emenda constitucional de de 2016, que foi aquela teto dos gastos, e por manter o um Estado a serviço do mercado desde a colonização europeia. Desse modo, o país, então, vive a pior fase de neoliberalismo, sob os pilares da liberação de mercados, privatizações e políticas de austeridade, que prejudica as classes sociais mais pobres e favorece o mercado, o capitalismo, pressupondo Estado mínimo para os povos e Estado máximo para o mercado. Enfim, a agroecologia se representa para o Brasil como um sistema alimentar político de cosmovisão para uma produção alimentar saudável, com respeito às legislações, baseada em sementes crioulas, sem o uso de agrotóxicos, contra o patriarcado, com apoio à agricultura familiar e aos movimentos sociais é, de luta pela terra. Muito obrigada pela participação aqui no evento. Obrigada. Lorena, pela apresentação do trabalho. É, eu já queria começar já falando do, do seu trabalho. É, que, assim, eu acho que a Anne é uma das grandes teóricas sobre o tema da agropologia atualmente. Ela, de fato, é, domina muito o tema. Então, acho que está bem encaminhada aí na orientação. É, eu, li, eu li a tese dela logo que ela defendeu e... E daí eu fiquei muito impressionada, assim, com como que ela conseguia associar, ela fez, ela fez um campo em, em Cuba, então ela viu a experiência cubana de perto, assim, questão da alimentação. Então ela é muito inteirada sobre o tema da agroecologia, assim, na América Latina inteira, e ela tem trabalhado aqui no Brasil com nós com as cooperativas e com os movimentos camponeses que trabalham com a agroecologia, então nada mais interado. E ela sempre fala assim que, que a agroecologia é mais que a produção de alimentos, né não é só a produção de alimentos. A agroecologia é também pensar no trabalho das mulheres, é, no cuidado das crianças, é, nos direitos humanos, é, na vida das das pessoas negras, as pessoas do campo, é mais que é um, é um sistema de produção é, que envolve tudo isso, né, que é o, que o sistema de produção do agronegócio, não pensa, né, que em toda essa estrutura que existe. Então, eu acho que, que seu trabalho está bem encaminhado, assim, de, de, de orientação, e se fosse outra pessoa que tivesse vindo aqui, eu ia olhar, assim, as referências e não ia ter a, a tese da Ana, eu ia recomendar a tese dela. <risos> eu falar, olha, poderia usar no seu trabalho, mas não é o seu caso. Parabéns aí pelo mestrado aí na UFD, tem muita gente boa aí, né? Acho que o professor Manuel também dá aula aí, a professora Maria Cristina, tem uma tem excelentes professores aí no, no, no programa de pós-graduação. E daí, esses três trabalhos, esses três trabalhos eu acho que fica bem, eu acho que o seu trabalho feito muito bem, porque assim, se a gente fosse propor uma alternativa aqui no nosso grupo de trabalho, seria essa, sabe? Pensar de, de, nessa questão da agroecologia. Seria uma alternativa, um encaminhamento aqui dos trabalhos seria isso, né? E como a gente vai poder melhorar tudo isso que a gente tem visto de conflito, qual, qual seria a mudança, qual seria uma alternativa? Eu acho que é essa, né, da agroecologia que você mesmo colocou aí no seu, no seu trabalho eu acho que você, encerrando, encerrou super bem, assim, o nosso o nosso 3 Aí, eu queria falar um pouco do, do trabalho da Carla. É, em Santa Catarina, eu acho que, que a, a, existem muitos conflitos, conflitos hidrelétricos, né, da questão das barragens. Recentemente, tem dois casos de rompimento de barragem inclusive, né, sei que o Movimento dos Atendidos por Barragens acompanha ali a... a essa problemática dos rompimentos das barragens que são conflitos socioambientais reais enfrentados em todo esse contexto de Brasil, de exploração. Um dia a conta de toda essa exploração chega, né? Eu acho que o rompimento dessas barragens é um pouco disso, né? De como, de como essa exploração se deu e ela agora tem tem tem cobrado. E a dívida é muito. Grande, né? Eu acho que desde 2020 e 2021 Teve rompimento de duas barragens que Inclusive uma da Casan em Florianópolis Em 2021 Um rompimento que é grande né? Em dimensão e, e em Santa Catarina É paradigmático assim, Nas questões de conflitos é, Envolvendo povos próprios indígenas Porque o caso do STF Que deu origem à discussão do marco temporal É do povo Xokleng de Santa Catarina que é o povo que é hoje, é, que chama, no direito de caso paradigmático, dentro de toda a discussão do marco temporal, né? E é impressionante que na, nas votações que, que se teve em todas as sessões de discussão do STEP, é o povo que é a linha de frente nas marchas da, da votação do marco temporal, quando os indígenas vão para Brasília. Então, é muito representativo. Acho que Santa Catarina tem toda essa problemática envolvendo também esses conflitos, né, de tanto esses conflitos envolvendo as comunidades, as outras comunidades não de povos, mas comunidades camponesas, é, mas também envolvendo os povos indígenas ali, que é muito grande o povo Xokon, eu acho que talvez tenha uma, uma das histórias mais tristes do país, porque é um povo quase que inteiramente dizimado, que era um né, caçava e os caçadores para receber recompensa eles levavam a orelha de Shocklay, inclusive tem se conta muito isso, né, que para você receber é, eles pagavam para matar o Shocklay, né? Então daí como forma de você levava a orelha do Shocklay que você tinha matado. Então é, é uma história muito triste que tem aí é um povo que, que hoje a resistência hoje tem esse caso sendo discutido na STF, que é um caso que pode daí mudar toda a repercussão da demarcação de terras indígenas, né? Então, Santa Catarina, de fato, tem diversas é, conflitos socioambientais né, na região que são que são também reflexo de toda essa conjuntura do Brasil inteiro, a gente mostrou aqui do norte, do nordeste, também do sul do Brasil aí que que vocês, a gente. E o da, o e o trabalho da Ana, assim, em, em personagem, seu trabalho é muito atual, assim, fala nove anos, mas é um trabalho super atual, né? Sobre, sobre o cercamento. Eu acho que atual, inclusive, hoje saiu, é, nesses últimos anos, saíram os primeiros protocolos dessas comunidades, né? Na época que você estudou ali na região junto com os povos, não ainda, ainda existia, obviamente, a, a discussão entre os povos dos protocolos, mas hoje eles já nasceram, né? Então, você deve ser. É muito gratificante ver essa questão da consulta, nos territórios, apesar de que hoje tem mais conflitos, é, conflitos novos, né? os conflitos antigos conflitos novos. <risos> É, e outra coisa interessantíssima do seu trabalho é uma coisa que assim que eu acho que serve para o grupo inteiro, que é, é trabalhar junto com os povos, né? junto com os povos, junto com eles, assim, saber quais são as suas pautas, é, quais são os problemas de discussão que eles querem ser estudados dentro do território também. Né? Não, não só usar os povos como objeto de estudo, mas trabalhar junto com eles, porque o conhecimento vem em torno dele, né? esse conhecimento que a gente acaba colocando aqui nos nossos trabalhos, também é um conhecimento que vem dos povos, né? Então, acho que talvez sirva para pro... todo mundo, enfim, que está acompanhando, mas que ficou bem marcado no seu trabalho, porque você acabou ficando um tempo lá com eles, né? Eu acho que isso é fundamental para o trabalho, o trabalho é outro, né? Se você não tivesse ficado os três meses, tivesse escrito esse trabalho com meus títulos, seria um outro trabalho, sua experiência de conviver ali diariamente, no cotidiano, de saber qual é a realidade, então acho que para esses trabalhos, principalmente direito ambiental, não dá para trabalhar separado, né? Tem que trabalhar junto mesmo com, com os povos e comunidades tradicionais ali nas, dentro das suas das suas realidades. É, fiquei muito satisfeita assim com o fechamento do nosso nosso GT. Então vou passar a palavra agora para Ana. Não só um comentário, é, como você falou, né? Do, da vontade deles. Quando eu fui para o mestrado Uh, eu ficava, tem vários temas né, que você quer estudar, e a questão de Batuba, um dos motivos que me chamou a atenção, com uma questão identitária muito forte, né, porque tem, é, eles são certificados quilombolas, mas tem uma parte de Batuba que não se identifica com isso, e tem outras, enfim, tem todo um contexto, e eu comecei pensando estudar essa questão identitária, porque é, era relevante, né, mas aí, Lógico, sempre dialogando com o conflito, porque o conflito só se agora que Guaraqueçaba, ele é perene e ele é palpável, quase que uma nuvem. Aquilo existe, as pessoas sabem, enfim, é bem complexo. E não foi o foco daí, eu, daí eu mudei o foco né nesses diálogos do, da questão identitária, que eu não deixei de, de, de colocar, mas passei mais para esses conflitos e do impacto realmente, que eu, você não imagina, as pessoas que não trabalham não é o caso aqui do grupo mas que pensam em APA visualizam a APA como um lugar que é passível de sobreviver e você fazer as suas questões e é tranquilo é só seguir a lei mas seguir a lei dentro de alguns determinados contextos é quase inviável para subsistência para manter a subsistência que é o que é o diálogo né então e vem com isso toda uma gama de outras leis e que inviabiliza eles de uma forma muito grande. Por isso a ideia do cercamento Os cerca e os faz sair ou se ficam nesse conflito diário para subsistência. Mas, sim, foi muito muito com o diálogo com a comunidade, tanto que eu fui, voltei, entreguei o trabalho, e o que eu me fico feliz é que trouxe frutos não só para a comunidade, mas para a comunidade vizinha, né? O ganho de calça vai da comunidade do lado, e isso vai, enfim, sendo ressignificado e ajudando em outras, outros, né? Isso é bem importante. E o campo foi muito importante também, os três meses lá. Foi difícil, mas foi bem importante. Mais alguém quer contribuir com os trabalhos? Então, eu acho, eu acho que é isso. É, acho que podemos, então, encerrar dentro do nosso tempo, hein, do nosso limite de tempo. Né? É, eu queria agradecer imensamente assim, a participação de vocês por terem a confiança de submeter o trabalho, é, aqui no, no, no Congresso, esse é a primeira, o primeiro Congresso, né? então já sintam-se convidados para os próximos também, para participar. É, eu fiquei muito feliz, os trabalhos são muito qualificados, estão é, muito bem escritos, estão muito bem elaborados, vocês apresentaram aqui super bem a, a, o trabalho de vocês, é, são pesquisadores, enfim, e, e nos alegra demais, assim, porque isso só enriquece o, o Congresso, né? Então, podem convidar, enfim, os trabalhos vão ser também publicados, né? É, então, queria parabenizar pela apresentação, agradecer, queria agradecer também à comissão organizadora também pelo convite de coordenar esse IGT, esse grupo de trabalho, e deixo também aberto para quem quiser fazer algum tipo de saudação, um agradecimento, mas é isso, tenho todo um bom final de tarde, é, e parabéns pelos trabalhos. Parabéns, Isabel, por conduzir, muito obrigada. Obrigada à organização pelo convite, vocês por me escutarem, peço desculpas de eventualmente ter passado um pouco, acho que eu vi depois ali, e, mas e parabenizar, foi muito rico, foi uma tarde muito rica, estou bem feliz. Eu confesso que não tão próximo à academia, às vezes para mim é triste não estar tá tão perto, mas poder ver, escutar e retomar esses diálogos é fundamental, então parabéns a todos e obrigada. Obrigada, Lorena. Também quero agradecer pela oportunidade de estar participando. A professora não pôde participar, acho por, por outros compromissos. Enfim, para mim também foi uma satisfação, de fato, eu já escrevo e participo bastante. No próximo, vou participar do Compete também, eu vi que tem colega de Santa Catarina aqui, né? Então, é isso, agradeço e espero participar de, de outros também. Muito obrigada. Obrigada aos colegas também. É isso aí, o próximo é presencial, daí todo mundo em Naviraí conhecer todo mundo presencialmente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.